da população fala inglês. A fluência na língua, no entanto, pode incrementar em até 50% um salário. O intercâmbio, neste caso, é a maneira mais rápida e eficaz de fazer com que isso aconteça. Já pensou em largar o conforto de casa e se aventurar pelo mundo? E que tal a Irlanda? sua aventura te ensinasse inglês e te fizesse sentir o mesmo conforto de casa. Você apostaria nesse sonho? Então seja muito bem-vindo a Seda College, o um lugar onde os sonhos acontecem. Vem comigo! Com sede em nove países e há quase dez anos ensinando inglês em Dublin, na Irlanda, a escola tem uma das melhores instalações da famosa Ilha da Esmeralda. E ainda conta com uma equipe de mais de 60 pessoas apaixonada pelo que faz. Reconhecida pelas certificações oficiais a CELS EQUELS, a seda tem o título de Melhor Escola de Idiomas de Dublin pelo terceiro ano consecutivo, segundo a agência Education Stairs. Com uma área com mais de 14 mil metros quadrados, a sede oferece muito mais do que salas de aula. Aqui você realmente emerge na cultura local. A única linguagem utilizada desde a recepção é o inglês, o que significa que a língua vai fazer parte de cada momento da sua rotina aqui dentro. Eu comecei aqui no beginner e fiz alguns amigos aqui, e um desses amigos que me ofereceu uma oportunidade de trabalho, e lá estou até hoje. Comecei de kit porter e meu inglês foi melhorando e consegui, e hoje em dia eu sou chefe. Eles me ajudaram com a acomodação, com o Minhas dúvidas, que necessárias, até o PPS, porque a gente tem que procurar trabalho e. Tem que procurar acomodação, amigos também, foi muito importante para mim. Eu julgo meu, que o meu intercâmbio foi o melhor possível por conta de toda a parte do suporte que eu tive em relação a gente ter o pessoal do marketing brasileiro, que aqui tem o pessoal que é específico de cada nacionalidade, então eles conseguem te ajudar na tua língua. Hoje eu tenho um emprego na minha área, aqui, na, aqui em Dublin, por conta dessa oportunidade que a Seda College me deu. Sim, a Seda College foi minha base de tudo. O suporte que a gente tem, os amigos que a gente faz e amiga é muito importante ter aqui. Eu sinto, independente se eu terminar o curso aqui e voltar para o Brasil, a Seda vai estar ali no meu coração, vai estar comigo, porque ela me ajudou. E se eu estou aqui agora, fazendo o que eu posso fazer nesse país, é porque a Seda deu suporte. Ao todo, são 32 salas de aula todas tecnicamente equipadas para aprendizagem em audiovisual. Com acesso ao que existe de mais moderno, nossos 745 alunos aprendem de maneira fácil e divertida, sem falar das cores, que mudam a atmosfera e estão por todos os lugares. A Seda College atualmente oferece cursos gerais de inglês nos níveis iniciante, elementar, pré-intermediário, intermediário, intermediário superior e avançado. Cada sala tem dois professores por dia e você pode acompanhar sua evolução por meio de testes semanais e de progresso. Para ter certeza de que o intercâmbio valeu a pena, os professores ainda te deixam preparados para exames reconhecidos internacionalmente como TAI, IELTS, FCI e PET. Como estudantes da América Latina, Europa e Ásia, aqui estamos cientes do quanto é importante a troca cultural de gestos, de conhecimento e, o principal, a troca de compreensão. Olá, meu nome é Katia Cristina, sou brasileira são Paulo, capital. Olá, meu nome é Carla, vengo da cidade de México. 大家好，我叫做王慧萱，我来自台湾。Conheço é muitas pessoas de outras nacionalidades, como mexicanos, asiáticos, chilenos e assim. I have friends from all over the world, and I really like it because I can learn and interact with people from other countries. For me, learning English is very important, but I never never been uh, thought I can meet such a lot of friends in Cedar College. For me, learning English is very interesting, but uh, I can learn English with uh, a lot of, uh, my very exciting. Sabemos que para aprender o aluno precisa estar com a mente e o corpo preparados e dispostos. Por isso que aqui nos importamos e muito com o seu bem-estar. Por isso que ao todo são oferecidas 560 horas de atividades fora de sala de aula por ano. Você pode juntar-se a nós em atividades esportivas, viagens, desfrutar das paisagens mais impressionantes e inspirar-se pelas inúmeras experiências que vamos lhe proporcionar. Voluntariado também faz parte dos nossos princípios. Se você se preocupa com o próximo, aqui é definitivamente o seu lugar. quem pensa que a seda só oferece suporte dentro da escola nós nos preocupamos com cada detalhe do seu intercâmbio desde a sua acomodação o seu estágio até o seu seguro saúde e aí pareceu mais fácil do que imaginava é o que acontece na seda college nós te ajudamos a realizar o seu sonho. Agora é só contatar um agente no Brasil ou nos contatar através do site sedacollege.com. Nós já estamos à sua espera. E você, está esperando o quê? Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Entramos ao vivo, mas antes deixei um videozinho de boas-vindas para vocês. Está todo mundo conseguindo me ouvir aí? Deixa só eu voltar aqui. Para a galera que entrou, que a Emanuela e a Isabela Ramos, elas estão aqui no Click Meet. Pessoal, eu deixei um link ali nos comentários, tá? É, se vocês uh, puderem uh, ir lá para o YouTube, porque a gente vai fazer por lá tá? A, a, nossa, a nossa apresentação. Por quê? Como aqui tinha muitas pessoas querendo participar e o limite da sala era 100 pessoas, a gente teve essa ideia, então a gente... Continua usando aqui a, a plataforma, a ferramenta, mas é, a nossa live ela vai rolar ali pelo, pelo YouTube. Bom dia para vocês, para quem está no Brasil, o som está bom aí, vocês estão conseguindo me ouvir certinho. Como que tá? Fala para mim aí. De onde vocês estão falando também? Eu, dei esses, eu coloquei esse videozinho institucional, até mesmo para vocês já conhecerem um pouquinho sobre a escola, saberem um pouquinho sobre o que, que nós uh, vamos falar hoje aqui, tá? Uh, e também para dar um tempo ali da galera entrar Eu sei que de manhã aí no Brasil, a maioria da galera tá acordando, tá ouvindo A gente tem 43 pessoas até o momento Deixa eu... Aqui, pronto é... E aí, Nicole, sim, o som tá ótimo eu Vi ali que já tinha uma galera comentando Só quero dizer que, um, que uma dessas 100 vagas é minha, só vem É isso aí, né, Tô? A gente vai se encontrar por aqui. Andressa, bom dia. Boa tarde, né? Andressa está aqui no, em Dublin. Comecei a apresentar a tela com vocês. Nicole, bem-vinda, Nicole. Ana Paula, Geraldo. Estou acompanhando aqui o Kevin, o Everton. Bom dia para vocês, Bia, Maine. Acho que é May, Joyce, Luciana, a Paula. A Paula está ouvindo bem, ela comentou ali. Geraldo, Emanuel. Bacana, de Crisópolis, Bahia, um salve Bahia, ID, hello ID, São José, pô galera, muito legal, tô muito feliz uh, por vocês terem acordado cedo e estarem aqui ao vivo comigo, né, essa é a primeira live que eu faço aqui no meu canal do YouTube, na real, uh, eu tenho o canal há um tempo, mas eu nunca tinha feito um, uma live assim, então se alguma coisa sair fora do comum, do normal, vocês vão me ajudando aí. Tá, porque é novidade para mim também. E é isso. Eu tô vendo que o som tá bom para todo mundo, né? Tá todo mundo conseguindo ouvir direitinho. E o mais importante, pessoal, antes de começar é, qualquer live, é, o que, que eu sempre peço para galera, tá? Seguinte: é, compartilha aí com aquele seu amigo, uns cinco amigos, seis amigos. Clica ali nessa setinha, tá? Do share. Compartilha essa live. Com cinco, cinco, seis amiguinhos aí que você conhece que tem um sonho de estudar na Irlanda, tem um sonho de fazer um intercâmbio, estudar fora. E aí você vai estar tá ajudando essa pessoa, tá? Por quê? Porque a gente tá uh, com esse programa de bolsa aberta, que é o C da Dream, tá? Então eu acho que é uma oportunidade muito grande para maioria da galera aí que sonha em fazer um intercâmbio. A Irlanda, ela é um país. É... Cara, sensacional, é uma porta de entrada para muitas pessoas, tá? E. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar aí a live com uma galera, trazer uma galera aqui pra live, pra gente é... É, poder iniciar aqui o nosso evento, falar um pouquinho mais sobre o CD Dream e sobre o programa de estudo e trabalho uh, aqui na Irlanda, tá? Vou falar rapidinho pra vocês como vai funcionar a estrutura do evento, a gente vai ficar aqui mais ou menos entre uma hora, uma hora e meia, tá? E a gente vai falar, vou passar uma apresentaçãozinha aqui na tela com vocês, vocês estão conseguindo ver a minha tela aí, né? Vocês estão conseguindo ver ali o Viva seu, seu Sonho, né? O Live Your Dream que é o nosso slogan, o slogan da Seda College, e a gente vai falar um pouquinho ali uh, também do Seda Dream. Confirma para mim se vocês estão conseguindo ver a minha tela, se está aparecendo a tela para vocês e se está nítido aí. Eu estou vendo aqui no chat, vai confirmando aí para mim. Com um sim, está aparecendo alguma coisa sim. Uh, vamos ver, vamos ver. Tá de boa para a galera. Está aparecendo a apresentação. Bom, acredito que sim, tô esperando a galera confirmar, tá, deve estar tá com um delayzinho ali. Tá, consigo, Começou a ver as confirmações aqui. Boa, valeu galera, perfeito. É, então eu vou fazer essa apresentação com vocês, isso aí vai guiando a gente. Dica galera, ó, vou, vamos lá, vamos falar, é, vamos, vamos falar... Uh, primeiramente do Cedar Dream. O que, que é o Cedar Dream, tá? O Cedar Dream, uh, ele é um programa que a gente faz, ele é um programa de cunho social que a gente faz há, há, há uns anos já, teve uma edição, na verdade, a primeira edição foram 10 bolsas, sendo 5 bolsas integrais, 5 bolsas parciais, tá? Uh, foram 10 pessoas que, que foram sorteadas de mais de 10 mil inscritos, tá? Naquela, naquela época. E uh, dois anos, três anos depois, a gente voltou agora com a segunda edição do Seda Dream, muito maior do que essa primeira, porque a gente viu que tem uma, uma estrutura, uma demanda. Apesar de tudo isso que a gente está passando no mundo, né? Uh, uh, a Seda, o Grupo Seda, ele vem revolucionando aí no mercado de educação, a gente vem trabalhando muito para uh, democratizar isso, para conseguir levar ensino para todos. Então, hoje, falando do Grupo Seda em si, a gente tem a Seda College, a gente tem a Seda College Online, que é a nossa plataforma uh, de ensino de idiomas online, Tá? onde você vai encontrar ali muito mais de 60 cursos de diversas áreas, não só inglês, mas espanhol, outros idiomas, cursos de preparação, é a plataforma online do CEDA, da, da CEDA College. A gente tem a CEDA Intercâmbios, que é a nossa agência própria no Brasil. Nós temos também uh, um MBA, o CEDA MBA, né? e, entre outras uh, empresas ali no grupo que a gente uh, faz, que a gente... É, gera um conteúdo gera um material uh, de qualidade para poder levar a educação para as pessoas porque a gente acredita que a educação ela muda o mundo tá enquanto mais pessoas tiverem a uma educação de qualidade melhor uh, vai ser para o nosso futuro tá como pessoa e também do nosso futuro como sociedade como país uh, bom, Partindo disso, o Seda Dream, esse ano, ele vem com uma proposta de dar 10 bolsas integrais para que as pessoas, elas possam, para que 10 pessoas aí, elas possam uh, vir estudar na Irlanda, tá? Uh, uh, integ integralmente, né? Sem, sem pagar ali o valor do curso. Essas são bolsas de 100%. Uh, e mais 190 bolsas parciais, que podem chegar até 50%, tá? Bolsas ali que podem ser metade do valor uh, do curso, Tá? E para que você concorra a essas, a essas 10 bolsas uh, integrais, você vai precisar hoje se inscrever. Tem o um link que eu deixei aqui nos comentários, está pinado. Tá? É o primeiro link ali, é o link de inscrição para o Dream. Você vai pagar uma taxa de R$ reais. Essa taxa serve para cobrir os custos de aplicação. né? Então, servidor, prova, essas coisas... Tá? mas você vai receber como bônus, e eu vou explicar o porquê você vai receber esse bônus, três meses de acesso ao Cida College Online, que foi a plataforma de cursos que eu comentei aqui, de curso online que eu comentei aqui com vocês no começo. O valor mais ou menos de três meses do Seda College Online, ele é 150 reais mas é, a gente está dando isso como um brinde, porque uh, você vai precisar, e eu vou explicar o porquê você vai precisar do Seda College Online. Para você concorrer às 10 bolsas, galera, vocês vão precisar, Uh, fazer quatro provas, e uma dessas quatro provas, ela é de inglês, tá? Então, qual é o meu conselho? Estudar, você já vai receber o seu acesso ali, você fez o seu link, a matrícula, a inscrição, você já vai receber no seu e-mail o acesso, começa a estudar, tá? As, é, começa a assistir as aulas, se você não tem nada de inglês, começa ali pelo nível beginner, tem um, um teste de nivelamento que você pode fazer antes de iniciar uh, as aulas pelo da College Online, e você vai fazer o, seu, a sua lição de casa, que é estudar, tá? Uh, são divididos em quatro provas. Então você vai precisar fazer uma prova de inglês, uma prova de conhecimentos gerais sobre a Irlanda, uma prova sobre conhecimentos da Cida College e uma prova de lógica, tá? Usem papel e caneta nessa live que a gente vai fazer, que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos começar a, a, a live, e nessa live vai ter muitas informações, tá? Que vocês vão poder utilizar no dia da prova. Só, claro, eu não vou falar para vocês o que vai cair na prova, só que, assim, vão ter pontos chaves aqui, tá? Que a gente vai falar sobre a Irlanda e sobre a SEDA, tá? E sobre o programa também, sobre o programa de intercâmbio, que podem cair em uma dessas quatro provas. Então, usem papel e caneta, deixem tudo anotadinho, tá? Porque pode ser que isso ajude vocês ali no dia das provas, tá bom? Então, essa é a minha, esse é o meu recado, essa é a minha dica. Quem não se inscreveu ainda? É só ir ali no, no link que tá pinado aqui nos comentários. Vai lá, faz a sua inscrição, tá? Você pode ir depois que acabar a live, não tem problema, tá? Não tem problema, as inscrições elas vão ficar abertas, as, abertas até o dia 15 uh, de abril, a princípio até o dia 15 de abril, tá? E todo mundo que, é... e todo mundo que uh, se inscrever ali vai ter acesso às provas, que a primeira prova, se não me engano, é entre o dia 23 e 24 de abril, e depois vai ter a segunda prova ali entre o dia 1 e 2 de maio, e aí os resultados saem no dia 5 de maio, algo do tipo assim. Todo, todo, todo o regulamento, todo como vai funcionar, tá tudo no site, nesse link ali. Tá? Então tem o vídeo principal onde vocês vão ver esse rostinho aqui, dando todas as explicações para vocês num vídeo de 6 minutos, Tá? É um vídeo curto, de seis minutos, não é um vídeo longo. E depois tem mais cinco vídeos onde eu explico step by step, passo a passo, do que de fato ali, como vai ser o processo, como vai ser o programa e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Falando basicamente do Dream, é isso daí uh, que, que é o, o projeto. O projeto é um projeto legal, é um projeto que a gente faz, é um projeto que a gente vai estar. Tá, a gente está fazendo um investimento ali de mais ou menos aproximadamente um pouco mais de um milhão de reais tá, para disponibilizar essas bolsas para a galera, e a gente acredita que isso daí é o que vai fazer uh, muita gente realizar o sonho de estudar fora, tá? porque fazer um intercâmbio hoje, pessoal, tá? É, não é você simplesmente sair para estudar e aprender um idioma, o idioma é o de menos tem muita gente que pergunta assim, ah, eu posso fazer um intercâmbio sem falar nada de inglês? é para isso que você tá fazendo, você tá saindo do Brasil para estudar e aprender o idioma, então isso daí é uma consequência tá? tomar uma aguinha aqui para dar um, uma refrescada na garganta Então, assim, é, esse, esse, esse projeto de intercâmbio, o que eu peço para vocês enxergarem ele, é como um projeto de mudança de vida. Não para você mudar de vida assim, cara, eu nunca vou, é, ma nunca mais vou voltar para o Brasil. Não, às vezes você pode voltar pro o Brasil, mas você vai voltar com uma bagagem muito maior, uma, uma cabeça muito mais aberta, você vai ter acesso a muito mais coisas, o seu currículo vai estar tá muito mais carregado, você vai sair na frente de muitas pessoas. Hoje, no mercado de trabalho o que é aproximadamente 5%, 5 do, do, das pessoas, dos brasileiros, falam inglês. Né? Então você tem o inglês ainda no Brasil, hoje é um mega diferencial. Uh, você vai levar bagagem, você vai conhecer pessoas diferentes, pessoas de outros destinos. Quando você vem fazer um intercâmbio na Europa, na Irlanda, a gente vai falar muito disso ali na apresentação, você tem é, muito mais acesso a outros países, então você pode conhecer outros lugares, tá, você não fica preso somente a um país, e o idioma, o inglês, ele acaba sendo uma consequência do que você vive no seu dia a dia aqui, então você vai aprender, você vai pegar, mas eu acho que o intercâmbio, ele te gera muito mais que somente aprender um idioma, tá, então por isso que eu falo que a Seda hoje, ela não é uma escola de é, inglês, ela é uma escola de intercâmbio, ela é uma escola que vai te dar a oportunidade de viver uma experiência diferente, tá? Uh, a Paula falou aí, vocês são incríveis, parabéns pelo trabalho, Se me der essas bolsas para realizar o sonho de muita gente, muito obrigado, Paula, e essa é a intenção, tá? O Neto falou que tá fazendo um filme com todas as, as iniciativas para conquistar uma das 100 vagas, vai soltar quantos o resultado, cara, compartilha comigo lá no Instagram, Danilo te ajuda, me, me manda lá, quero ver, vai ser bem legal, cara, vou torcer por você aqui. Uh, Suzy, o boleto... Uh, você pode pedir sim, tá, é, vou pedir para alguém, se tiver alguém da equipe aí no chat, escrever ali um e-mail de suporte, você pode mandar um e-mail para o suporte solicitando um boleto, eles geram um boleto para você, tá bom? Uh, é isso, vamos lá, a bolsa ela cobre o valor do curso, tá, Iana, ela vai te dar um desconto ali no valor do curso, se for parcial ou integral, ela vai te dar 100% do valor do curso, tá, da tuition do curso, e a idade mínima para participar nilo são 18 anos, tá? Uh, Geraldo, infelizmente não, cara. Infelizmente, esse momento, esse programa do, do CEDA Dream, essa edição é para alunos do Brasil, tá? Mas fica de olho aí nas nossas redes sociais, que muito provavelmente a gente vai... A gente começou com o Brasil e daqui a pouco a gente vai abrindo para outros, uh, outros continentes, outros destinos, outros países, tá? Outras nacionalidades. A gente está fazendo step by step. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá para a nossa apresentação. Vamos começar. Vou falar ali um pouquinho mais uh, sobre a Seda College com vocês, tá? Deixa só eu voltar aqui para a apresentação. E a gente vai começar falando a princípio, tá? Uh, sobre a Irlanda, tá? O que é a Irlanda? E por que a gente começa pela Irlanda, pessoal? Porque a Irlanda, tá? Eu vim para Irlanda em 2015. A minha intenção era só estudar e não não imaginava que eu fosse ficar no país. Bom, então aqui estou, já fazem seis anos que eu, que eu moro aqui, a intenção era ficar seis meses, eu estou aqui há seis anos, só que quando eu comecei a pesquisar sobre a Irlanda, eu não fazia ideia tá, uh, do que, que era a Irlanda, eu não conhecia o país, o país não era algo muito conhecido, eu estava pesquisando intercâmbio para outro destino, uh, eu cheguei numa situação ali onde eu estava muito incomodado com a minha... Com a minha com a minha situação de vida, assim, sabe? Zona de conforto, eu queria alguma coisa diferente, eu percebi que o inglês ia ser um diferencial para que eu pudesse uh, crescer. Na época eu trabalhava em uma companhia aérea americana, já falava um pouco de inglês, mas ainda precisava melhorar o idioma. Eu falei, ah, vou pesquisar por intercâmbio. E aí apareceu a Irlanda ali no, no Facebook para mim. Eu fui e, e, me, e comecei a pesquisar sobre o país. E aí eu descobri que é essa ilha pequenininha, tá? para vocês terem ideia, eu sou de São Paulo, tá? Mas só na, na, na cidade de São Paulo, você pode colocar 11 Irlandas, pra você ter ideia de como a Irlanda é uma ilha pequenininha, tá? É uma ilha bem pequenininha, ela fica localizada na Europa, e ela não faz parte do Reino Unido, tá? A República da Irlanda, ela é independente. Quando você vê ali em cima, é, North Ireland, que é a Irlanda do Norte, isso, essa parte aqui, ela faz, sim, uh, ela ainda pertence ali à terra da rainha, tá? Ela ainda pertence à Inglaterra. Uh, aqui... A Irlanda, a República da Irlanda, daqui para baixo, ela é independente, tá? E aí, aqui você, uh, você tem como capital Dublin, que é bem pequenininha também, que tá aqui, nessa pontinha aqui, tá? Uh, o câmbio, a moeda que a gente usa aqui é o euro, tá bom? E uh, a extensão territorial bem pequenininha, como vocês podem ver, 84 mil quilômetros, e a gente tem hoje, a gente vive aqui nessa ilha em aproximadamente 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas, tá? Sendo que Dublin é a capital concentra ali 2 milhões de pessoas e muita gente pergunta assim, ah, mas é, cara, é melhor ir pra Cork, Limerick que tal, eu não vou entrar muito em, em, nesses méritos tá, mas eu acho que Dublin é um, um ponto, é, é uma cidade a se levar sempre em consideração, por quê? porque galera é, em Dublin tá a maioria das oportunidades, assim como tem a maioria das pessoas, a maioria das empresas também tem muita oportunidade então apesar de você ter um pouco mais de concorrência, a facilidade talvez ali de você chegar, conseguir um trabalho e etc em Dublin vai ser muito mais fácil do que em outras cidades, tá, ainda mais agora que a gente tá recomeçando praticamente, né a gente tá reiniciando tudo depois de tudo isso que aconteceu no mundo, tá bom então, é... a Letícia perguntou se a live vai ficar salva, vai ficar salva sim, Letícia, tá bom Pode ficar tranquilo, eu vou deixar salvo aqui no canal, sim. É, vamos lá. Mudando aqui, tá? Então, a Irlanda fica ali na Europa. E agora eu vou falar, tipo, por quê? Por que estudar na Irlanda, tá? É, a imersão local, a imersão cultural que você tem, ela é muito legal. E aí, voltando ali pra Dublin, Dublin é uma cidade cosmopolita. Muita gente fala assim, Daniel, tem muito brasileiro na Irlanda. Lá, lá, lá, lá. Cara, tem brasileiro na Irlanda, como tem brasileiro em todo lugar do mundo, brasileiro é igual capim, nasce em qualquer lugar, cara, qualquer lugar que você for, você vai encontrar brasileiro, não tem jeito. E aí as pessoas falam assim, ah, mas eu não queria ter contato com brasileiro, e não sei o que, e lá lá lá, cara, é quem vai te estender a mão e quem mais vai te ajudar no seu começo, quando você chegar aqui. Só que assim, você tem a oportunidade de fazer essa imersão cultural e local, você vai ter colegas de outros, outras nacionalidades, de outros países, você vai fazer amizade, você pode fazer amizade né, com pessoas de outros países. Uh, a gente tem, por exemplo, na seda, diversas nacionalidades, então vai ali, ó, asiático, mexicano, panamém, costa alemão, italiano, espanhol, quem mais? Uh, chileno, argentino, aí tem chi, chinês, japonês, coreano... Cara, tem muita gente e você tem essa oportunidade de fazer amizade. Aí vai de você se imergir. Tirando que assim os irlandeses também, eu tive a oportunidade de morar com irlandeses. Eu tive a oportunidade de é, morar com irlandeses, com irlandeses diferentes, né? Dividir casa com irlandeses. Você vai acabando se inserir, você vai acaba se inserindo na cultura deles. E, assim, a grande maioria, ele, ele, ele, o país ele é muito receptivo, ele é acolhedor, tá? Então assim, eles gostam da gente. Eles são um povo alegre, tá? Eu acho que eu costumo dizer que aqui na na Irlanda Uh, os povos mais alegres que tem são os irlandeses né, e os holandeses. Né? A Holanda, não sei, tem ali as peculiaridades dela, do porquê eles são bem alegres e felizes, uh, mas aqui na Irlanda a galera bebe pra caramba, e tipo, eles, são, eles não, se, não se envolvem muito em essas questões aí aleatórias do, do mundo, tá ligado? Tipo, eles vivem aqui na, no país deles, eles gostam de beber, curtir o futebol, curte a, o país, eles saem. Aqui não tem idade, então, tipo, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu saía, às vezes, sei lá, onze, meia-noite, e ia em algum pub, você entrava, às vezes você vê aquelas cabecinhas brancas ali, vários senhores e senhoras de idade, altas horas da noite, é, curtindo, tomando sua cerveja, conversando, música, música muito boa, by the way, tá, é, é, um, é um país bem receptivo, Tá, e multicultural, tem, tem, tem muitas oportunidades aqui. Então, quando você fala assim, ah, Dublin é um lugar bom para você conseguir emprego e tal, não é só para brasileiro, tá? Você tem ali os indianos, tem pessoas que, é, chineses, japoneses, americanos, canadenses, tem pessoas de outros países que vêm para o país para morar aqui por conta das oportunidades que, que ele oferece, porque é um grande polo tecnológico. Então, assim, é uma cidade é, que, ela, é, é apesar de pequena, ela é, por ser pequena, ela também é muito organizada, ela é, é, tem muito ali é, definido quais são os seus transportes, ciclofia, ciclofaixa, etc. Os meios de transporte que a gente vai falar um pouquinho ali mais para frente. E é um grande polo tecnológico. Então, assim, muitas empresas, elas estão aqui. A Irlanda, ela tem um incentivo fiscal muito grande para as empresas de tecnologia, tá? Então, é, você acaba tendo uh, muito acesso. Se você é da área de TI, por exemplo, hoje, cara, aqui é um, um paraíso. Tá, é um paraíso para quem é da área de TI, porque tem muitas empresas, Apple, Microsoft, uh, o Facebook, uh, tá tudo aqui, o Google, então, e essas são empresas que, que, cara, querendo ou não, se você for muito bom no que você faz, principalmente na área de desenvolvimento, você vai ter mu muitas oportunidades, tá, uh, de trabalho aqui, de, de, de conseguir coisas na sua área, enfim, tá bom? Agora a gente falando aqui, aqui, continuando, né, do porquê estudar na, na Irlanda, a, a burocracia para retirar o visto na Irlanda, ela é bem diferente. Então, eu costumo dizer que a Irlanda ela é uma porta de entrada, tá, dos intercambistas. Então, hoje se você está, é porque ela tem um custo-benefício muito bom. Tá, isso não tá ali, mas ela tem um custo-benefício muito bom. O custo para você estudar na Irlanda, ele não é tão alto como é para estudar na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. Vou falar de países que você pode estudar e trabalhar. Então, Nova Zelândia e Austrália, vai. Vou comparar hoje como Nova Zelândia e Austrália, que são países onde você tem permissão para estudar e trabalhar. Já o Canadá e os Estados Unidos é um pouco diferente em relação a isso. Uh, então, a Irlanda, a, a, além da, da burocracia ser menor, para você tirar o visto, normalmente os valores também são menores. Tá? Uh... Recentemente a gente tem ali um banzinho que a gente tá do, do governo aqui da imigração por conta né, da pandemia. Então a gente tá passando por um momento crítico no Brasil, né como todos nós sabemos, e por conta disso não só o Brasil, mas vários países estão uh, com um banzinho, então as pessoas estão tendo sim que aplicar um visto antes de embarcar. Mas isso é, isso é temporário, tá, pessoal? Eu acredito que isso daí uh, deva cair ali até o final do ano, uh, não, não vai se manter... Tá, então eu vou focar aqui em falar como é o processo de visto normal, até mesmo porque eu não acredito que as pessoas consigam embarcar este ano ainda, tá, por conta da pandemia, mas eu acredito que mais para o final do ano ali, novembro, dezembro, as coisas elas vão estar tá já encaminhando para uma vida mais normal, por conta da vacina, para todo mundo, se Deus quiser. tá. E aí, é, janeiro, a vida volta normal, e a gente começa ali a, a, a retomar os embarques e também o processo como ele é, de fato, que eu vou explicar aqui para vocês. Então essa é a hora que vocês têm que pegar papel e caneta, tá Porque daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre toda a documentação e etc. E aí você tem aquilo que eu falei lá no começo. Facilidade para conhecer outros países da Europa. Eu, por exemplo, tive alunos aqui que veio para ficar três meses, né? Que são 12 semanas, e conheceu 12 países. Porque ele ia viajar um final de semana para cada país diferente. Então, teve o projeto de conhecer Suíça, Espanha, Portugal, Alemanha. né você tem, você tem muita facilidade de viajar pela Europa. Por quê? Porque não é caro você viajar aqui, tá? Não é... Não é... Não é difícil, eu por exemplo já fui para Londres pagando 20 euros, então 20 euros se você para para pensar né, em dinheiro, dinheiro, não vamos converter, mas quando você para para pensar 20 euros, você está falando que você gastou 20 moedas para ir de um país para o outro. Tá, para você pegar o avião e ir de um país para o outro. Eu fui daqui para Londres, eu gastei 50 euros para ir para Paris. Uma semana depois a Ryanair tava com promoção. A Ryanair, que é a nossa empresa low cost ali de, de, de voos, você chega a pag pagar 5 euros. Às vezes eles entram em promoção ali e vende por 10. Já vi promoção da Ryanair aqui por centavos. Entendeu? Então, é, tem esse. É, essas vantagens, que é você conhecer outros países, tá? você conhecer outros lugares. A vida acadêmica é a mesma coisa, não tem tanta burocracia para manutenção e renovação de visto, depois que você fez o seu primeiro curso aqui, você pode ficar uh, no país uh, por mais dois períodos, né? então são três ciclos de oito meses, totalizando dois anos como estudante de inglês, e as renovações elas não exigem uh, os documentos que são exigidos, por exemplo, para primeiro visto, então é muito mais fácil, é muito mais tranquilo você renovar tá, e você tem a oportunidade de trabalhar enquanto estuda, não que isso seja uma obrigação e que você tem que trabalhar, mas a grande maioria da galera, o que atrai mesmo a galera vir para a Irlanda, é essa vantagem de você poder trabalhar enquanto você estuda, então quando você vem para a Irlanda, você pode trabalhar 20 horas semanais, enquanto você estuda, tá, 40 horas semanais no período de verão, que é de maio, entre maio a setembro e entre 15 de dezembro a 15 de janeiro, tá? Você pode trabalhar 40 horas semanais e esse é um dinheirinho legal que você pode fazer ali uh, para você se manter, pagar seu aluguel e muitas vezes você guardar, talvez para a tua renovação, para fazer uma viagem ou para recuperar parte ali do investimento que você fez uh, para vir estudar no país, tá? Então a Irlanda ela permite ali que você tenha, uh, você tenha essa permissão para trabalhar, tá bom? Uh, o visto para estudantes brasileiros, vamos lá, tá? Uh, essa apresentação, pessoal, não consegui editar ali no do tempo, mas o visto hoje ele se chama IRP, tá? É IRP, que é Irish Residence Permit, tá? Ele não se chama mais JNB mas também pode ser conhecido como JNB A maioria da galera ainda fala JNB eles mudaram isso é, tem pouco tempo, tá? Mas o correto hoje seria IRP, tá bom? Galera, papel e caneta, hein? Vai, vai por mim. Começam a anotar, porque agora é a hora que vocês precisam começar a anotar, Beleza? só isso que eu posso falar, tá, então o visto hoje ele se chama IRP, tá, IRP ou IRP, tá bom, esse é o nome do visto hoje, tá, e ele continua tendo esse valor de 300 euros, você paga ali, depois que você chega no país, então você vai juntar toda a documentação, você embarcou, Tá, você vai chegar na imigração, você não vai pagar isso na imigração do aeroporto. O oficial do aeroporto ele só vai conferir se a sua documentação está correta e você vai entrar no país. Ele vai carimbar o seu passaporte ali com 90 dias, para que você possa ficar no país por 90 dias. Uh, e ter esses 90 dias para se regularizar no posto da imigração já dentro do país, beleza? Uh, vamos lá. Carta de matrícula da escola, que você tem que ter. Então, essa escola ela precisa ser uma escola registrada pelo Ilep, que é o órgão que regulamenta as escolas aqui. Tá, e você vai ter que embarcar com a carta de matrícula dela Nessa carta com o seu nome completo O seu número de passaporte Sua data de início de curso E sua data de final de visto tá? uh, O seguro saúde internacional Que ele tem que ser válido tá? Válido por oito meses Que é o período que você vai ficar aqui Ou seja, 33 semanas Essas 33 semanas podem ser divididas Entre 25 semanas mais oito Ou entre 23 semanas mais dez tá? Isso não altera a, a regra Tem que ser o total de 33 semanas Que totalizam oito meses Isso é até importante vocês saberem que aqui, os meses são contados, são, eles contabilizam por semanas, tá? O período acadêmico, ele é contabilizado por semana. Então, sempre tenha isso em mente, tá? Nunca vai ser assim, de 1 de janeiro a 1 de agosto são oito meses, não. Você vai ter que contar 33 semanas de 1 de janeiro até chegar ao final ali e ver o que, que vai dar. Provavelmente vai dar uma semana antes de agosto, alguma coisa assim. Tá bom? Normalmente é assim que eles contam as semanas aqui, tá? Uh, vamos lá. O seguro-saúde tá? Ou se você tem que ter esse seguro de saúde, seguro de saúde, pessoal, ele tem que ter uma cobertura mínima de 30 mil euros. E aí, entra aquela questão. Você tem o seguro governamental, que é o seguro da escola, que normalmente vai com você, uh, quando você fecha o pacote, e você tem a opção, talvez, de comprar um seguro viagem privado, tá? Que, que esse seguro viagem privado é um seguro que ele vai... A, a cobertura dele é mais abrangente. Eu recomendo, assim, se você se planejou bem financeiramente, tem um dinheiro sobrando, faz o seguro viagem privado, por quê? Foi aquilo que eu falei, você vai querer viajar. E aí, na viagem você vai precisar de um seguro que o seguro governamental não cobre. Então, assim, se você vai para qualquer outro país aqui, acontece alguma coisa, o seguro governamental ele não vai te cobrir. Então, faz um seguro viagem privado, tá? Nem que você, tipo, venha com o seguro governamental e faça o seguro viagem privado mais básico, que não precisa ser de cobertura de 30 mil euros, o mais caro, tá? Se você não quiser, mas tenha um seguro viagem privado só para você se sentir seguro quando você viajar para fora da Irlanda, para conhecer outros lugares. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, tá bom? Ah, uh... Beleza, essa parte do seguro aí a gente vai indo, isso aí é obrigatório, você tem que ter ou privado ou governamental ou os dois, mas você tem que ter, tá, no seu no seu primeiro curso para vir para cá e nas renovações tem que ser o governamental, daí o privado se torna uma opcional se você quiser renovar, mas para a aplicação do visto ele já não serve mais. Uh, você tem que ter um mínimo de comprovação de renda de 3 mil euros. E aí muita gente fala assim, pô, mas pô, além do curso eu vou ter que fazer 3 mil euros, esses 3 mil euros, lá lá, lá é, vai ficar preso, como que eu vou fazer? Cara, esses 3 mil euros é seu, tá? É que assim, o governo ele não quer que você fique nas costas dele, quando você chega aqui, o governo ele não quer ter que te sustentar, ele não quer ter dor, ele não quer ter que ter dor de cabeça contigo, tá? 3 mil euros é que você precisa trazer para você iniciar a sua vida, então até você conseguir um emprego, para que você consiga pagar seu primeiro aluguel, para que você consiga, é, é, por exemplo, uh, comer, para que você consiga sair, começar a conhecer o país, até, até mesmo procurar emprego, você precisa ter um dinheiro. E o que eles recomendam, o mínimo que você traga, é, cinco, é 500 é, euros para cada mês que você for passar no país. Como eles consideram somente os seis meses de estudo, se você faz seis vezes 500, 3 mil euros. Por isso que você precisa de 3 mil euros ali para comprovar. Tá, esses três mil têm tem que estar no seu nome, essa comprovação ela pode ser feita através de é, extrato bancário. Se você trouxer o dinheiro todo em cash, você vai ter que trocar no DPO, que é o correio, né? e aí eles vão te dar uns chequezinhos para você apresentar, falando que você tem esse dinheiro como se fosse também um extrato. Ou você pode deixar esse dinheiro na sua conta do Brasil, trazer o extrato bancário ali de um mês uh, com um mês de validade e um outro do mês anterior, Uh, no seu nome, tá? tem que estar no mesmo nome do cartão de débito desse, dessa conta, e você pode comprovar também ali a sua renda com o, com o dinheiro que está na sua conta do Brasil, e depois ir mandando esse dinheiro para cá aos poucos, não tem problema. tá? Essa parte de comprovação de renda aí tem várias formas de você hoje fazê-la, fazê tá? E... Uh, é super necessária para que você inicie sua vida, para que você comece a viver uh, de fato no país, até você conseguir um emprego, tá bom? Mas para a gente vai falar dessa parte de emprego, mas, uh, de trabalho e tudo mais, mas esses 3 mil euros, eles, eles são essenciais, tá? Essa comprovação. E aí você vai me perguntar, 3 mil euros é suficiente, Danilo? Não, não recomendo que você embarque só com 3 mil euros, se planeja ali para você trazer no mínimo 4 mil a 4.200 euros, tá? Por quê? Até você ir lá na imigração, comprovar isso, marcar, agendar seu visto e tudo mais... Uh, você vai ter gasto com acomodação, você vai ter gasto com aluguel e depósito, você vai ter gasto com comida, então se você trouxer 3 mil euros contados, talvez isso daí pode te fazer falta. Os 300 euros do GNAB, eles podem ser pagos os seus 3 mil euros, não tem problema, se você tiver sem extrato, teve o extrato, imprimiu o extrato, você já pode ali utilizar o dinheiro tranquilamente, tá? Mas a minha recomendação, até mesmo para a segurança de vocês tá? Segurança e saúde mental, pra você não ficar desesperado, correndo atrás de casa e, e, e ficar apertado ali, ah, preciso de um emprego rápido, lá lá lá. Cara, traz um pouquinho a mais, tá? porque aí você não tem esse, esse aperto, você não passa esse, esse sufoco, que eu acho que, que não precisa, e muita gente não fala isso, fala assim, ah, é 3 mil euros porque quer te evitar dor de cabeça ali, porque tá com pressa pra vender, e acho que se falar essa informação, vai te, te, te assustar e você não vai querer, mas assim, se você quer fazer intercâmbio, você vai fazer anyway, né, se você quer estudar fora, você... então você tem que ter a informação da forma como ela é, tá, e a informação é essa, cara, tipo, tra... leva um pouquinho a mais, porque isso daí é... Se você trouxer 3 mil euros contadinhos, você vai passar perto e não é isso que a gente quer. A gente quer que você chegue aqui bem e aproveite o máximo a experiência e não tenha dor de cabeça, tá bom? Passagem aérea de ida de volta, tá? A passagem. Muita gente pergunta assim, Danilo, eu vou ir oito meses, mas, cara, eu já sei que eu não quero. Eu não quero voltar, eu pelo menos vou renovar ali, eu não queria comprar passagem de volta porque eu não queria gastar com isso agora. Cara, compra passagem de volta porque senão você nem embarca, tá? Se você não for cidadão europeu e já não tiver um visto de, de residência na Europa, você não embarca, então você tem que comprar passagem aérea de ida e volta, tá? E aí você uh, vem pra cá porque eles vão te pedir isso no aeroporto e você vai ter que apresentar, vai te pedir no aeroporto no Brasil e vai te pedir no aeroporto aqui, Tá bom? Então, a passagem de volta ela é essencial. E outra, se você não comprar a passagem aérea de ida e volta, vai sair mais caro para você. Porque só o trecho da ida vai sair um preço. E na hora que você for comprar a volta, você vai pagar o mesmo preço, o mesmo preço que você pagou para ida. Então, acaba saindo mais caro. Essa matemática não fecha. Tá bom? Então... Escuta o que eu estou te dizendo, compra sua passagem de, de volta para você não ter dor de cabeça. E acomodação inicial no país, isso daí você pode ficar tranquilo, nós da Seda aqui nós temos, então provavelmente ele, é, você fechou seu pacote, quer vir para cá, cara, é só você falar ali com o seu agente, a gente coloca duas, o mínimo duas semanas de acomodação para você chegar aqui tranquilamente, a gente tem uma parceira, uma parceira de acomodação que é a Alivim, então a Alivim ela, ela, ela faz essa parte para nós... Uh, das acomodações então a gente tem o um hostel onde tem os estudantes onde você pode ficar com outros estudantes ou até um, um quarto ali você está em duas pessoas só para vocês dois e a Livin também que é a nossa empresa de a nossa empresa parceira de acomodação ela fornece ali é, a residência permanente para o período que você vai ficar então a Livin ela como ela funciona como se fosse uma imobiliária né para Uh, estudantes tá o processo para você e ir, ir encontrar uma casa com eles é muito mais fácil menos burocrático porque o serviço deles é prestado somente para estudantes então você já fecha um contrato ali se você quiser por seis meses que você vai ficar ou os oito meses que você vai ficar no país tá e você já chega aqui não tem essa dor de cabeça de ficar procurando casa e tudo mais e as casas são administradas é tudo tudo bom tudo certinho você evita ter dor de cabeça Tá? Mas isso aí é up to you, também tem outras formas de você encontrar acomodação como nos grupos de Facebook, tá ou no Daft, que é um aplicativo de acomodações, e uh, você provavelmente vai ter a opção de escolher entre dividir casa, provavelmente você vai dividir casa, porque uma casa só para você é muito, vai ser muito caro, tá não vai ter condições, uh, pelo menos não nessa, nessa chegada, nesse começo, tá? Mas provavelmente você vai dividir casa com outras pessoas, e aí você vai fazer amizades, essas pessoas são pessoas que você vai carregar pro resto da sua vida, tá? E aí você vai pagar um valor de aluguel ali pra usar, pra ter um quarto pra você, ou dividir esse quarto também com outras pessoas, depende se você vai em casal ou de, com amigos, tá bom? Uh, vamos lá. Agora vamos falar sobre a Seda College. outra ó, Mais uma vez, vou refrescar aí pra vocês, pessoal. Papel e caneta, peguem papel e caneta, porque uh, vocês vão precisar, tá? As coisas que eu tô falando aqui são coisas que podem ajudar vocês ali na prova. Antes da gente continuar para essa parte da seda aqui, deixa eu mais uma vez aqui dar um, uma golarada na água aqui, né? Porque eu tô só falando. E deixa eu ver o que que tem de pergunta aqui, Vou, deixa eu pegar algumas perguntas aqui, que tem no chat para responder para vocês isso aí que ficou algumas dúvidas. Não vou responder todas, tá? Depois eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no perfil da Cida no Instagram. Você deixa a dúvida que não foi respondida aqui, se você ficou com alguma dúvida até o final, tá? É... E aí você... Uh, eu vou responder lá para vocês depois no Instagram. Tá, pessoal? Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Já tá aqui, né? Vocês já chegaram aqui. Tá vendo esse botãozinho aí, né? Se inscreva, inscreva-se. Se inscreve no meu canal, né? Me dá essa força aí, galera. dá essa moral aí. Me ajuda. <risos> Beleza? Então assim, ó, a Lana perguntou do boleto Lana, pode pagar no boleto sim tá? Tem que pedir ali pelo info.sidadream.com é, tá? E aí eles vão te auxiliar a fazer esse, esse pedido do boleto tá? uh, Deixa eu ver aqui alguma pergunta em relação a isso que a gente fez uh, ó, Nesse meio tempo Uh, em que você renova os vistos de estudante, você pode tentar algum outro, algum outro visto de trabalho ou residência? Juliana, você pode sim, tá? É super, super tranquilo, você, você pode tentar. Não vou falar para ti que é fácil, tem uma diferença entre super tranquilo você tentar e ser fácil. tá? O visto, você pode tentar o visto de trabalho, o visto de residência. O que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam aqui, elas conseguem o um trabalho, tem determinadas áreas onde você tem uma facilidade de, de, de aplicar, por exemplo, engenharia é uma área hoje que está dando bastante é, visto de trabalho, TI, que eu comentei, contabilidade também, então, alô contadores, é, desenvolvedores, né, engenheiros, estão é, contratando, hein? estão contratando aqui. E aí você pode conseguir o vídeo de trabalho, muita gente chega aqui e acaba se apaixonando, conhece o amor da vida, o amor europeu, e aí consegue é, a residência, através de casamento, enfim, tem sim é, essa, essa, essa possibilidade, tá? Você pode tirar os 300 euros dos 3 mil euros de comprovação? Pode, pode sim, tá, Rayane? Você pode pagar, você, você trouxe os seus 3 mil euros, você imprimiu o seu extrato, você vai lá com, no cartão, com o seu cartão do banco, no dia da imigração, de fazer o pagamento da imigração, você pode é, passar seu cartão tranquilamente, que isso daí vai contar para o oficial de imigração que está no extrato, que foi impresso. A única coisa que eu... Que eu digo para vocês terem atenção é o extrato ele tem que ter uma validade mínima, tá? De pelo menos, uh, como eu posso dizer, de pelo menos 15 dias, de entre 15 a, a 20 dias, não deixe passar muito que isso, muito disso, tá bom? Para você não ter problema ali do oficial ele te questionar e pedir um novo e etc, tá? Uh, quanto com seguro viagem privado mais barato? Lana, é bem difícil te passar uma estimativa de valores porque hoje tem diversas seguradoras que fazem isso tá, você pode sim encontrar com a gente ali através das intercâmbios, não tem problema só que tipo, tem milhares de seguradoras com diversos preços diferentes tá, uh... E uh, o seguro, tem, tem até um, um, lá no meu link no, no Instagram, tem um, depois você vai lá, tem um linkzinho de um lugar que ele copila, você, você coloca as datas e tudo mais, ele te dá uma estimativa de valor, você consegue ver as, várias seguradoras diferentes, preços e etc, tá? Só que é difícil de falar, normalmente é baseado no dólar, todo, todo seguro é baseado em dólar, então vai ser de acordo com a conversão do dia do dólar para quando você for comprar, tá bom? Uh, deixa eu ver aqui... Uh, se tem mais alguma outra pergunta, quanto tempo demora para ir nessa imigração e apresentar os 3 mil Boa pergunta, Juliana. Juliana, é, você depende, você tem que fazer um appointment, né? um agendamento. Então, você chegou no país, o que eu aconselho? Umas duas semanas antes do seu embarque, aí você já entra no site da imigração e já agenda para pelo menos 15 dias ou 20 dias depois da sua chegada, tá? por que que eu falo de uns 20 dias, de 20 a 25 dias após a sua chegada? Por quê? Você vai chegar aqui, aí você tem que procurar casa, você vai estar tá conhecendo as coisas, aí você vai, tipo, vai correr com a acomodação. Se você marca para assim que você assim que você chega, é não vale muito, não vale a pena. Você vai entrar numa correria desesperada. Às vezes não dá tempo da escola gerar toda a documentação porque ficou muito em cima. Então, meu conselho é marquem ali para pelo menos 15 dias após a sua chegada. De 15 a 20 dias após a sua chegada, tá? Porque eu acho que, que aí você não tem dor de cabeça. Você vai tranquilo, tá? Tenta, mar... Tenta encontrar e já procura esse appointment pelo menos ali já começa a olhar as datas pelo menos um mês antes do seu embarque, porque às vezes os ele ficam para dois meses após, né? Então, para não ficar muito distante, não deixa para marcar quando você chegar no país. Marca quando você estiver ali um mês antes do seu embarque, já começa a olhar a data, só que não marca ali, cara, você vai chegar dia 3 marca para o dia 4 ou 5, não. Porque aí você vai correr risco da escola... Da escola não dá tempo de tirar toda a documentação né, A documentação complementar Que você vai precisar tirar aqui como seguro O governamental, por exemplo, se você não tiver um privado E é, você é, Corre o risco de perder esse apoio E ter que remarcar por uma data muito, muito mais para frente O meu conselho é no mínimo 15 dias Se você já chegar aqui com acomodação, endereço e tudo mais Você pode até marcar ali para uns 10 dias a 15 Mas se não, cara, de 15 a 20 dias É o recomendado, tá? Para você não ter essa dor de cabeça Tá bom? Como está o curso em relação à pandemia, entrada no país e etc.? Nilo, essa daqui, eu vou responder essa última aqui, tá, galera? Mas, Nilo, é, nesse momento a Irlanda, ela tá fechada, tá? É, ela tá fechada para todo mundo, não só pro, pro, pro Brasil, mas, tipo, cara, tem muitos países aí que, que tá com banco para embarque, tá? É, inclusive, quem vem, né, quem tem visto tá está vindo de determinados países, tá, precisando cumprir quarentena em hotel, isso aí deixa o custo muito alto, esse não é o momento que a gente tá aconselhando a galera se planejar para embarcar eu aconselho a galera começar a fazer esse, esses planos de embarque mais pro segundo semestre desse ano ali, pro final mesmo pro final, bem pro final, outubro, novembro que eu acredito que aí sim, as coisas já vão estar voltando ao normal aos poucos tá, uh, mas ali tipo, cara, ano novo vida nova, acho que em janeiro as coisas vão estar tá rodando ali tranquilo. Bom, pessoal é isso, vamos ali continuar a nossa apresentação, tá? Depois eu paro aqui para responder mais algumas perguntas, eu acho que deu para responder uma, uma galera. Bom, vamos lá, vou voltar aqui para a tela, tá? Então, vamos falar aqui da Seda College. Galera, a Seda College, ela é uma escola que ela fica localizada aqui no coração é, de Dublin, na cidade, tá? No, no centro. Como eu te falei, é, tudo na, a Seda, a Seda é a mãe, né? Ela é a mãe de todo o grupo. Então, hoje todas as empresas ali do grupo SEDA, elas são derivadas da SEDA College, elas nasceram para suprir uma necessidade que a gente vê no mercado e, que, e, e nasceu ali de dentro da SEDA, tá? Nós temos cursos de inglês para todos os níveis, todos os idiomas, é, com cargas horárias semanais de até 30 horas semanais, tá? 30 horas semanais seria um curso intensivo. Para quem vem ficar um mês, tá? Um curso intensivo, ele é até é interessante, porque aí você vai estudar amanhã e tarde ali, e você vai ter um, um aproveitamento muito melhor. Para quem vem estudar seis meses, meu conselho é, faça o curso normal, regular, de 15 horas semanais. Porque senão vai ficar muito maçante, muito massivo, além do valor que é muito mais alto. Não acho que compensa fazer um curso intensivo de 30 horas semanais para um curso de seis meses, que é o curso de estudo de trabalho, tá bom? Então a gente trabalha hoje com todos os níveis que vai desde o iniciante. Eu não sei como falar isso, o elementary, ele é como se fosse um iniciante um pouco avançado, um iniciante que já melhorou um pouco tá? Aí a gente, você tem o pré-intermediário, que é o cara que ele tá quase ali no intermediário, mas ainda não tá, que... Onde você aprende um pouco mais de base gramatical, fortalece a sua base gramatical. Você tem o intermediário, tá? Que aí, sim, é um nível que você já tá ali compreendendo, a sua gramática já tá um pouco melhor, aí você passa pro upper intermediário, né? Upper, intermediate, é, você passa pro upper intermediário, tá? Que é um nível antes do avançado e o avançado. Esses níveis, eles são divididos entre seis semanas pro beginner, né? Doze semanas para cada nível, tá? 12 semanas Elementary, 12 semanas Pre Intermediate, 12 semanas Intermediate, 24 semanas Upper Intermediate e 24 semanas o Advanced, tá? Esses são os níveis que a gente tem na seda hoje, tá bom? E aí a gente tem os nossos professores, são todos professores ali nativos e qualificados, nativos não significa que eles são irlandeses, então ele pode ser nativo dos Estados Unidos, Nativo da Grã-Bretanha, então a gente tem professores hoje da Finlândia, a gente tem professores é, britânicos, a gente tem professores americanos, a gente tem professores é, espanhóis, a gente tem professores de várias nacionalidades diferentes. Para quê? Né? Inclusive, a gente tem alguns professores que são brasileiros, para os níveis mais baixos, por exemplo, os beginners. tá? Então, quando o aluno ele chega com muita, muita dificuldade, a gente tem esses professores para dar esse auxílio, esse reforço para os alunos. Tá? Mas todos esses professores são qualificados, todos possuem o um selo de acreditação, tá? CELTA-DELTA, que precisa ter aqui na Irlanda todos os professores, uh, eles têm esse, esse, esse tato de de tratar com o aluno, é, de tentar entender, então às vezes você chegou aqui sem inglês nenhum, as aulas elas são totalmente em inglês, não tem como, tipo, ter uma aula no seu idioma, tá, o professor ele não vai falar português, ele não vai falar espanhol, ele não vai falar é, chinês ou japonês dentro da sala, o, o idioma dentro da sala de aula ele vai ser sempre ou inglês, mas o professor ele vai ter o tato, o cuidado de tentar te mostrar e ensinar uh, da melhor maneira possível para que você consiga se comunicar, entender e compreender, além dos materiais de apoio como o livro que você vai poder usar, tá bom? Então a gente trabalha trabalha com diversos professores de diversas nacionalidades diferentes dentro da SEDA, uh, que, que a gente analisa criteriosamente, tá? Todas as, todas as quatro skills e as dificuldades do aluno para que esses professores possam trabalhar em cima delas. Então, o listening, o speaking, o reading e o writing, né? Que é a escrita, a leitura, uh, o ouvido, que é o listening, né? E a escrita, a leitura, a uh, escrita, a leitura audição, e eu esqueci a última, e a fala, né, a conversação, isso aí tá bom? Vamos ali. Uh, aulas preparatórias, então a gente tem aulas preparatórias para certificações, às vezes você é um cara que se fala assim, Daniel cara, é bem legal, eu vi que realmente o que você falou hoje eu não tenho condições de fazer uma faculdade no Canadá, por exemplo, vamos falar assim, eu não tenho condições de fazer uma faculdade no Canadá, mas eu sonho um dia em fazer uma faculdade no Canadá. Eu sonho um dia em fazer uma faculdade nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, tá? Holanda, que seja, qualquer, até um país aqui da Europa, tá? Mas você veio estudar o inglês primeiro, porque você precisava melhorar seu inglês. E aí, para você entrar numa faculdade, vou, vou dar esse exemplo que é mais fácil, tá, pessoal? Você precisa de um IELTS. O IELTS, ele é uma prova, que ela tem validade de dois anos, que ela comprova sua proficiência no idioma. E essa prova, ela serve para que Uh, você é presente nas escolas, na, nas faculdades, nos colleges, falando que você tem o, o nível de inglês suficiente para fazer parte daquela faculdade, para conseguir aplicar para entrar naquela faculdade. Talvez, às, às vezes, uma bolsa também, às vezes, você, de fato, quer pagar para estudar naquela faculdade, só que você vai precisar comprovar o seu grau de proficiência. E a gente tem aulas preparatórias para esses exames. Então, IELTS é... é... O é, CEI, é, o PET, o TIE, o FCE, a gente tem aulas preparatórias para os exames de Cambridge, tá bom? Aqui são mais utilizados do que o TOEFL, por exemplo, que é para os Estados Unidos, Canadá, essas, esses outros países ali da, da América, tá bom? Então a gente tem essas aulas preparatórias, Tá? Uh, o máximo de 15 alunos por sala de aula, isso é uma regulamentação que a gente tem que seguir, que é o ACES, então você não tem uma sala de aula muito cheia, assim também o professor ele consegue dar atenção né, e manter o nível de qualidade dentro da sala de aula para todos os alunos. E a gente tem uh, os níveis manhã, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, a gente não tem aula noturna porque é estudante de inglês, né que se ele não é um cidadão europeu, se ele não tem permissão, para ficar no país, uh, ele não pode uh, estudar à noite, tá? Aqui na Irlanda, o é, estudante internacional, é, que não é europeu, ele não tem permissão para estudar à noite. Então, por isso que a maioria das escolas aqui, elas, têm a, elas, elas possuem aula de manhã e à tarde, tá bom? E nós também temos ali os níveis manhã e tarde. Suporte ao aluno, e eu acho que isso aqui é a parte mais interessante, tá? Suporte ao aluno com atendimento em mais de 10 idiomas, é isso mesmo. Então, assim, o aluno que chegou aqui brasileiro, qual é a diferença hoje quando você fecha o seu intercâmbio, quando você vem estudar com a seda, do que quando você vai estudar, quando você fecha ele para estudar com a gente? Muitas escolas, tá? E eu falo isso, não, não tô criticando nem nada, isso é mercado, tá? E funciona assim, isso foi um diferencial que a gente achou, que a gente inovou, e, e, e é o que acontece, muitas escolas elas não possuem um suporte local no idioma do aluno que tá indo, ou ela não possuem um atendimento direto. Por exemplo, isso que eu estou fazendo com vocês aqui é um atendimento, um atendimento direto. Você entra em contato com a SEDA, você recebe um atendimento de um consultor que está aqui direto. Ou, às vezes, de um dos nossos escritórios no Brasil. Porque a gente também tem escritórios no Brasil e em outros lugares do mundo. A gente vai falar disso mais, lá, mais na frente. Tá? Só que o mesmo tratamento que vocês estão tendo aqui comigo hoje é o tratamento que o aluno asiático vai ter. É um tratamento que o aluno mexicano vai ter. Ele vai ter alguém falando no idioma dele, tanto assim... É, em atendimento antes de chegar, quanto na chegada? Quando você chegar aqui na escola, você vai ter um, um, um suporte local no seu idioma. Então, cara, eu tô com um problema. Você não vai precisar esperar o fuso horário para pegar o seu telefone, ligar para o seu agente no Brasil e falar, cara, eu tô com esse problema aqui não consigo resolver, e o cara vai falar assim, tá, vou tentar entrar em contato com as escola para resolver para você. Não, você vai subir um degrau de escada, um lance de escada, você vai ter uma sala ali, onde tem um suporte para te atender, onde tem pessoas que já estão ali, que já estão ali, para te ajudar, tá? Que falam o seu idioma e que vão te entender. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui e elas têm dificuldade, porque elas ainda não, não dominam o idioma, e isso é normal, tá bom? Então você tem esse suporte local, eu trabalho já como... É suporte aqui na seda, que okay, seis anos, vão fazer seis anos já, e aí já tive a oportunidade de receber e conhecer diversas histórias diferentes, e isso daí é o, mais, é o mais legal, é o mais bacana, porque você começa a ver a pessoa chegar com aquele medo, aí você começa a ver o crescimento dela, a evolução dela, daqui a pouco ela já conseguiu o trabalho, daqui a pouco ela já tá numa faculdade, daqui a pouco ela tá aqui com o vice de trabalho, e isso é bem bacana. Eu tive a oportunidade hoje de atender o quê? Muito mais de mil alunos, acredito, nessa, nessa, nessa jornada aí, tá, de, de embarcar muito mais de mil alunos aqui pra Irlanda, e cara, é, eu eu acho que esse é o, de todos os diferenciais que eu ainda vou falar para vocês que a escola tem, eu acho que esse é o principal, porque é o apoio, é o que as pessoas mais precisam quando ela toma uma decisão de mudança, né? A decisão de mudança, mudança é uma parada que mexe muito com a cabeça da gente, porque a gente tem muito medo. E o ponto mais legal é que você chegar aqui, sentar com alguém que já esteve no seu lugar, normalmente quando eu atendo um aluno eu penso isso, cara, eu já tive ali do outro lado da mesa, então eu sei quais, são, qual você, quais serão suas angústias, seus medos, e, e tudo mais, então acho que isso daí ajuda bastante, tá, uh, nesse processo, nesse processo de mudança, tá, nessa, nessa, nessa nova adaptação de vida que vocês uh, vão precisar quando vocês chegarem aqui uh, no país, tá. A gente segue todas as recomendações do ACES, o ACES, para quem não conhece, não conhece, tá, o ACES, ela é uma certificação, onde você tem várias certificações, então aí você vai ver, se você pesquisar, talvez você caia em alguém que fale assim para você, assim, ah, a escola não tem MEI, MEI, ele é um órgão, então o MEI é como se fosse uma organização de escolas, tá, é como se lá fosse um grupo é, de escolas que trabalham juntos, mas isso daí não significa, não, MEI não é uma certificação, certificação é ACES, ECOS, tá, ISO, isso são certificações que comprovam qualidade Uh, das instituições. Então, a CDLG, ela tem o ACES, ela tem o ICOS, que somente, se não me engano, 50 ou 60 escolas na, na Europa, assim ou na Irlanda tem, não, não, sou muito, não são todas as escolas que tem, se não me engano, é na Europa, 60 escolas na Europa inteira que tem, a CD uma delas, tá? O Aces, mas o ACES, ela, ela é a certificação, na minha opinião, mais importante. Por quê? Porque ela é uma certificação governamental que comprova a saúde financeira da instituição, comprova é, uh, o ensino de qualidade, né, a qualidade, então, o mínimo de alunos por sala de aula, treinamento peri é, periódico dos professores, tá? Uh, uh, uh, como eu posso dizer, os requisitos de segurança, então, sei lá, se tiver um incêndio, se tiver qualquer coisa na escola, qualquer problema que tenha, você tem uh, uh, proteções né, de que aquilo ali não vai te afetar, não vai te, te, te machucar de alguma forma, então significa que a escola está seguindo o alto padrão exigido pelo departamento de educação irlandês para a proteção dos seus alunos. Tá bom? Nem todas as escolas têm ACEOS, tá? E o ACEOS, ele não é, tipo, essencial e obrigatório para que a escola esteja na lista do ILEP, mas ele, na minha opinião, é uma das certificações mais importantes de vocês analisarem se uma escola tem na hora de fechar o seu intercâmbio. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, é o governo analisando a escola por dentro, tá? Ahn. Uh... E o ICOS, ele é a certificação de qualidade também, comprovando a mesma coisa, então, grau de satisfação dos alunos, né qualidade nas, nas aulas, e o ISO 9001 de automatização de processos, então, como que é o gerenciamento de processo, como que, que, que a escola lida né, com a agilidade e atendimento dos alunos. Então, a CEDA, ela foi a primeira escola na Irlanda, por exemplo, a receber o ISO 9001. Por quê? Porque ela foi a primeira a, a escola a tirar o papel e começar a automatizar os processos. Então, hoje os nossos alunos eles têm acesso às uh, a, a, a suas atendências, às atividades, a enviar e encaminhar as coisas, uh, os documentos pelo aplicativo. Tá? Tudo isso daí hoje é possível uh, graças às nossas automações, às nossas mudanças, às nossas inovações. Tá bom? Então os alunos da CED, eles têm essa facilidade que, infelizmente, outras escolas ainda não disponibilizam para os seus alunos. Uh, e nós fomos eleita a melhor escola é, da Irlanda por três anos consecutivos pelo site Sueco Education Stars. Tá? É um site, famoso, um site famoso, tá? Nós ganhamos em 2014, 2015 e 2016. E uh, essa, esse, esse award né, que a gente chama, essa. Como posso dizer? Meu Deus, fugiu a palavra em português. Uh, enfim, esse reconhecimento, vamos dizer assim, esse esse rewards, ah, esqueci, enfim, vamos lá. Esse reconhecimento, ele veio dos nossos alunos, tá? Porque o Education Star, ele é um site baseado em votos dos estudantes. São os alunos que entram ali e avaliam as escolas. Então, nós concorremos com diversas escolas do mundo, do, do mundo inteiro, tá? E os nossos alunos foi, uh, foram ali uh, os, que melhores os, que melhores, os que melhores avaliaram a seda e aí nós ganhamos como três anos consecutivos uh, como melhor escola, tá bom? Uh, agora vamos ali para outra parte que é curiosidade sobre Dublin, tá? A gente está chegando no final já, tá pessoal? A gente está comprometido ali dentro da nossa uma hora, uma hora e meia. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais pergunta ali no chat. toma minha aguinha antes de começar a falar um pouquinho mais sobre Dublin. Deixa eu ver o que vocês têm perguntado aqui no chat. Uh, 3, mil, 3 mil euros pode ser em cash? Lana, você pode trazer em cash, tá? Não tem problema. É a forma mais segura? Não é. Vai ser a forma mais barata, tá? Se, sendo bem sincero com você. Então é bom você tomar cuidado, aí quando você chegar aqui, você correr atrás da documentação para conseguir abrir uma conta no banco, colocar, talvez até usar um banco digital a princípio, né? Tipo o N26 ou a TransferWise, não sei. Uh, para guardar esse dinheiro, não ficar andando para cima e para baixo com esse dinheiro, mas você pode trazer ele em cash. E aí a dica de você abrir o banco digital é, você guardar esse dinheiro para você imprimir o extrato e comprovar o extrato, porque você não pode, desculpa, no dia que você for na imigração, tá, levar para ele e pedir para ele contar o dinheiro lá, tem que, isso tem que estar em papel, tem que estar em extrato, então... Se você não tiver o banco, a conta no banco, você vai precisar fazer um postal order, que é tipo um cheque administrativo, onde você vai no correio aqui, o correio aqui ele é como se fosse uma instituição financeira, você vai depositar esses 3 mil euros, e o cara do correio vai te dar um chequezinho, onde você vai apresentar para o oficial da imigração, e aquilo é um cheque oficial. E depois você vai voltar com esse cheque, você não perde esse cheque, pelo amor de Deus, tá? E aí, e aí lá no correio eles vão te devolver o dinheiro. Esse, isso você vai usar só para comprovar os 3 mil euros. Na minha opinião, essa é, a forma, essa é a forma mais chata. Eu aconselharia você abrir a conta no N26, no banco digital. Lá também mesma coisa. No, se você for depois lá no meu Instagram, no link da Bill tem um... um um botãozinho lá que você clica, dá para você abrir a conta no N26. Deixa aberto, depois você vai transferir no dinheiro, sei lá, via um transferwise, via algum desses dessas empresas de câmbio que faz transferir para uma conta internacional e joga o dinheiro dentro da sua conta para comprovar esse dinheiro em extrato que eu acho que é mais seguro, bom? A Letícia falou que ela é contadora, aí Letícia, isso daí já é uma boa para ti, hein? contadora aqui tem uma oportunidade, tem uma oportunidade muito grande, pessoal. Ah, uh... Valeu, Paula. Como está a vacinação aqui? Tarda eu vou ser bem sincero com você, a vacinação aqui, ela está tá lenta, e o governo está trabalhando muito para conseguir acelerar, mas é aquele problema logístico, né, cara? São... O mundo tem o quê? 7 bilhões de pessoas, acredito eu, a Europa é um continente gigantesco, e aqui eles trabalham muito integrados, muito juntinhos, então, assim, apesar de W ter uma população pequena, que são 4 milhões e meio, 5 milhões de habitantes, é esse problema logístico da vacina, então falta de insumo às vezes, às vezes não tem é, suficiente para atender a demanda, mas o governo está trabalhando muito para a aquisição de novas vacinas, eles têm um plano audacioso aí de vacinar pelo menos 8, de 80% a 90% do país até setembro, eu mesmo já fiz a minha inscrição, abriram as inscrições para vacina alguns dias atrás, eu consegui fazer a pré-inscrição, então eu acredito ali que em setembro, eles vão estar tá ali, não sei se eles vão bater essa meta, espero que sim, Tá, mas a última vez que eu olhei, tem um tempo, mas a última vez que eu olhei tinha sido vacinadas, tinham sido vacinadas no país, até o momento, 800 mil pessoas, quer ver? Eu vou olhar aqui agora na, no aplicativo deles, você consegue ver que tem um pouco mais disso, já tem, já tem mais de um milhão, um pouquinho mais de um milhão de pessoas vacinadas, 716 mil com a primeira dose, 301 mil que já tomaram a segunda dose, tá bom? Então, teoricamente, imunizadas mesmo, nós teríamos hoje 301 mil pessoas é, já totalmente imunizadas. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Uh, a limite de idade para fazer intercâmbio pela seda? Adilson, não tem limite de idade, essa pergunta é muito boa, cara. Eu já tive alunos de 74 anos, tá? 50, 60, 70, 64, então assim, cara, isso daí do, da idade, tranquilo, cara. É, tem que ter um mínimo de 18 anos, porque precisa, né, para vir, Tá? porque a gente não tem uh, a, o formato de intercâmbio para adolescente, mas, cara, daí para cima é, é só... O céu é o limite, cara, é só vir. só vir e ser feliz, tá? Uh, deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Deixa eu ver... Você pode falar do clima e alimentação? Posso sim. Vou falar um pouquinho disso. Vou falar disso agora, que a gente vai aproveitar para entrar na parte de Dublin. Então, vamos falar disso. Cara, a alimentação... É, você sofre muito menos hoje, tá? Quando eu cheguei em 2015 era um pouco mais difícil você achar é, produtos brasileiros, mas hoje você acha, tem algumas lojinhas brasileiras aqui, alguns mercadinhos que você consegue comprar. Os próprios mercados irlandeses, por exemplo, o Tesco, você consegue achar o feijão, o arroz brasileiro, é tranquilo, eles vendem já, eles têm aqui, tem alguns mercados que já vendem até picanha, tá? É, então, assim, cara, alimentação super tranquila, também tem os pratos tradicionais aqui, eles comem muito batata a é batata e Guinness, Guinness é a cerveja, tá, a cerveja irlandesa aqui, é aquela cerveja negra que, que é feita de café, eu gosto, mas a maioria dos brasileiros que eu conheço não gostam, porque ela é forte, tá, mas eu gosto dela, e aqui eles comem muita coisa com batata, é muito derivado de batata, então, sei lá, é... cara, é... fish and chips, sei lá, o que, que mais que tem, uh, que eu posso pensar aqui, sopa de batata, tem muita coisa com batata, eles fazem muita coisa com batata, tá? Mas é tranquilo em relação à alimentação. O clima, uh, a máxima que pode chegar o verão irlandês é 25 graus, então se você é uma pessoa que não gosta de frio, cara, é, Irlanda, eu tento muito dizer, talvez não seja o país para você, tá? Uh, mas você acostuma, então se bater 25 graus, num verão aqui é como se fosse sei lá 35, 40 e depois de um tempo que você tá aqui, porque é muito forte para nós, tá? Uh, depois de um tempo que você tá que se acostuma, então 15, 16 graus você já tá ali tipo com calor, tá? Agora nesse momento, por exemplo, a gente tá com dia frio, é, a previsão mais ou menos de menos um, tá? E agora tá fazendo 7 graus e a máxima é de 8. Então, mas a gente tá na primavera, a tendência agora é começar a esquentar Maio é quando a gente tem, começa o verão, se não me engano O verão pelo calendário celta começa dia 22 de maio Pelo calendário normal, que é o que a gente segue aí no Brasil, 22 de junho E aí as temperaturas elas começam a aumentar Então vale de 17 até 20, 23 graus mais ou menos Só que, cara, vai por mim, Se daí é suficiente para você pegar aqui para uma praia e ficar sem camisa Tranquilo, tá? Depois que você acostuma, tá? Uh... Não tem unidade em Gork, tá? Uh, deixa eu ver aqui, cara. Essa pergunta aqui da bolsa que fizeram Osmar sobre as provas. Eu falei ali no começo, cara. No, no link ali que tá, tem todo um vídeo explicativo. Tem cinco explicativos como, falando como vai ser. Mas basicamente vão ser quatro provas: tá, em inglês, é, uma prova de inglês, uma prova de conhecimentos gerais sobre Irlanda, uma prova de conhecimentos gerais sobre a Seda College e uma prova uh, de lógica. Tá, que também vai ser essa prova de lógica, provavelmente ele vai seguir coisas relacionadas à Irlanda em si, uh, ilustrativa, vamos dizer assim, tá bom? A bolsa, cara, Darda, da, essa pergunta é legal, tem muita gente fazendo, acho que é até legal falar sobre isso. É, pode embarcar até quando, né? Até quando pode adiar? Cara, o embarque a princípio é para até 2023, tá? Só que caso a, a pandemia permaneça, que com fé em Deus isso da imude até em regulamento está previsto que a gente pode ali é, adiar, tá bom? É, a gente pode prorrogar esse prazo sem problema algum, porque aí não é culpa de quem é, é fez né, aplicou para bolsa e tudo mais. Infelizmente é algo que a gente não tem controle, que é a pandemia, tá bom? Uh... Deixa eu ver aqui, o que mais? Alimentação, adaptação, Nilo, acho que eu já respondi, Inclusive, tem várias coisas por um euro, a Nicole colocou aqui, tem mesmo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos para a nossa segunda parte de falando de Dublin, então, tá bom? Curiosidade sobre Dublin. Galera, isso aí no mapa que vocês estão vendo é Dublin, tá? Ela é dividida por bairros, então os bairros eles são divididos por, é, por números, tá? Então, o lado ímpar, você vai ver assim, se, se você parar para pensar, alguém vai falar assim para você, Daniel, é, onde você mora? Eu falo assim, eu moro em Dublin 1 aonde você mora? Aí eu, a pessoa vai virar para mim e falar assim, ah, eu moro em Dublin 4, ou em Dublin 3. Aí você fala assim, ah, é do lado. Não é, você consegue ver que tem uma diferença, né? Então os bairros aqui eles são divididos por números, números ímpares e números pares. O lado ímpar, tá, pessoal, é o lado mais velho assim, da cidade, vou ser bem sincero com você. Não aqui tão pro norte, aqui para o norte você ainda acha alguns bairros que já estão mais reformados, mais bonitinhos, mas o centro aqui, D7, D3 tem um, um pouco de casas mais velhas, então o é um centro é o um centro da cidade, tipo guarda um pouco ali, do, do preserva um pouco, né, a história cultural antiga da cidade. O lado par, ele já é um lado que ele é mais bonitinho, então é muito onde aqui Dublin 4 é onde tem as empresas de tecnologia, é o Dublin mais caro da, da cidade, aqui é muito caro de se morar, tá? Dublin 2 é cidade um, é é centro ainda, é muito legal. Dublin 8 é bem dividido aqui com o Dublin 7, então assim esses aqui são os bairros, como são divididos. O bairro, os bairros mais centrais, mais próximos do centro, são Dublin 1, Dublin 7, Dublin 3, você pode considerar ainda perto, um pedacinho de Dublin 9, Dublin 2, pedacinho de Dublin 4 e Dublin 8. Os outros aqui, eles já são um pouquinho mais afastados, mas mais afastados assim. Por exemplo, eu que sou de São Paulo, eu gastava meia hora para chegar no metrô. Com meia hora aqui, eu praticamente vou do Dublin 1 até o w 24, que é o último aqui, tá? Em Tala, que é tipo praticamente o, o quase saindo já de Dublin, então assim para vocês terem ideia de como Dublin é pequenininha, tá? Uh, aqui é o Phoenix Park, o Phoenix Park ele é o maior parque urbano da Europa, tá? Então aqui e aqui vocês encontram a M50 que é uma rodovia que ela circula, né? Então por ela você consegue sair para praticamente todos os bairros da cidade, tá? Uh, o Rio Liffey ele fica bem aqui no meio, então é ele que divide a cidade, é ele que faz essa divisão entre lá do Par e lá do ímpar tá bom? Tá, e se você quiser morar muito aqui no centro, galera é, a, co, Segue aquela lógica, né? Quanto mais próximo ao centro, mais caro Quanto mais afastado, mais barato Só que foi aquilo que eu falei Às vezes vale a pena você morar ali um pouquinho mais afastado Porque você vai pagar um aluguel melhor, menor Tem uma qualidade de vida um pouco maior E, cara, transporte, exercício assim, 20 minutos você tá no centro 15 minutos você tá no centro Tem ônibus para todo lugar Tá bom? Ônibus, luas, darts, bicicleta Às vezes dá para você ir até de bicicleta Tá bom? Então... Foi aquilo que eu falei, o Rio Leaf é aquele ele que divide, né? A, a cidade, ele que divide os bairros entre lado ímpar e lado par tá? E as pessoas, assim como os Pauli uh, quem nasce em São Paulo é conhecido, é conhecido como paulistano, né? Ou quem nasce no estado é paulista, aqui os Dubliners, eles são as pessoas que são nascidas em Dublin, tá? São as pessoas que moram aqui, são as pessoas que nasceram aqui na cidade de Dublin. Isso aqui é só uma curiosidadezinha que eu tô trazendo para vocês. Uh, eles têm o hábito aqui de tomar muito chá, então aqui tomam café e tudo mais, mas aqui eles tomam muito chá, que é o segue ele é, vou falar o Irish Tea, né? Eles não gostam muito que você fala de English Tea, porque sei lá, tem essa história aí em Irlanda, Inglaterra, enfim, histórica, mas é basicamente o chá preto, o chá negro, tá, misturado com leite, tá, é o que eles consomem aqui, e aí você tem os meios de transporte, então, é, esses aqui é bem legal, isso aqui é o que eu mais gosto, no meu primeiro ano aqui eu andava muito de Dublin Bike, que são as bicicletas aqui. Essas bicicletas são bicicletas que você paga um aluguel para usar. Então, assim, você paga ali, você faz a inscrição no site, você vai pagar, se não engano, hoje está em 35 euros o ano. Então, você pagou uma vez para usar o ano todo. E tem várias estações, por exemplo, na Porta da Cida tem uma. Então, você vai lá, coloca seu cartão, tira a bicicleta, você pode andar com ela meia hora, você não vai pagar nada. Depois de meia hora, você paga uma taxa de 50 centavos por mais meia hora. Só que, ao invés de você pagar a taxa, o que, que você faz? No centro tem várias estações. Então, antes de dar sua meia hora, você vai lá... Coloca, devolve a sua bicicleta, coloca o seu cartão e tira a outra, daí começa a contar do zero e você não paga nenhuma taxinha, tá? Isso aqui é super legal, porque primeiro, dá para você ir pra um parque, passear, né, ter ali é, um, um estilo de vida saudável, a cidade ela é toda projetada pra você andar de bicicleta, tá? Então, e é super seguro, super tranquilo. E você economiza, você não precisa ter que comprar uma bicicleta e tudo mais. Uh, transporte, então a gente tem esses meios de transporte, que é o Dart, o Dart é o trem, esse é o trem verdinho aqui, seria o nosso trem aí uh, no Brasil, deixa eu só me localizar aqui, aqui, o Dart, tá? E aqui o Luas, o Luas ele funciona como se fosse um bondinho, então ele corta a cidade pelo meio da, da, da cidade mesmo, da rua, ele vai passando a céu aberto, tá? Diferente do, do Dart e normalmente ele anda em regiões mais centrais, tá? Ele vai um pouquinho afastado, mas não tanto quanto o Dart te levar para outros condados e tudo mais. E aí você tem o W bus, que é o um ônibus que ele tem dois andares. Então tem um andar de baixo, o primeiro andar ali, o um andar de cima. E uh, normalmente é o meio de transporte mais utilizado por todo mundo na cidade, tá bom? E também te leva para todo lugar. Segurança. Segurança é importante falar. Recentemente, para quem tá acompanhando, que acompanha a Irlanda, tem aí a galera que fala Ah, Irlanda, não sei o que, eu vi algumas coisas, saiu no jornal e etc. Cara, mas a Irlanda é um país seguro, tá? Uh, é um dos países mais seguros do mundo. para você ter ideia, a Irlanda, ela tá entre os 10 países ali uh, mais seguros do mundo. Um dos países com IDH uh, mais desenvolvidos. Como todo, todo país tem seus problemas sociais, então tem pessoas ali que, que, que não tem... É, sei lá, que tiveram um, um, um estilo um estilo de criação de vida diferente, que tem problemas com, com droga, enfim, e que fazem uma bagunça, tem alguns adolescentes também que, que fazem bagunça, só que, cara, nada comparado com o que a gente tem no Brasil, muito dificilmente que vai, alguém vai pegar uma arma ou uma faca e colocar na sua cabeça, ou te roubar, fazer um assalto à a mão, a, a mão armada, tá? Nem a polícia, que é a Garda, que são esses que vocês estão vendo aí na tela, eles usam arma, eles não, eles não usam arma, aqui a polícia não usa arma, tá? Uh, raramente você vai ver um policial armado, a polícia aqui, ela só usa arma, caso é, você é, seja algo, tipo, muito grave, sei lá, por exemplo, é, terrorismo, alguma coisa do tipo, assim, ou, tipo, teve um, um crime muito gravíssimo, que sei lá, em anos aqui, eu devo ter visto uma ou duas vezes, tá? Então, em relação à segurança, o país é seguro, vocês podem ficar é, tranquilo em relação a isso daí. As portas coloridas, então, tem essa história das portas coloridas, né, que é a, a grande... A grande mística, tem, tem a história que a galera fala que as portas são coloridas para a galera, quando ficar bêbada, saber voltar para casa, né, e tudo mais, porque é, antigamente os caras os maridos ficavam bêbados e na hora de voltar para casa, acabava entrando na casa da vizinha, e aí a mulher tinha que ir lá buscar, e aí começaram a pintar as portas. Mas, na verdade, a história das portas é que é, uma história, quando a Irlanda ainda era da, de, dependente da Inglaterra, né, até postei esses dias no feed lá no Instagram, então... Teve alguém que morreu e em questão de luto a rainha ordenou que pintasse as portas de preto e, e em protesto né, a Irlanda foi lá e pintou as portas coloridas e isso ficou. E cara, isso é super lindo, é super bacana, então vocês vão chegar aqui e, e muito, muito provavelmente tirar várias fotinhas aí na frente dessas portas, beleza? Uh, sorry é a palavra mais escutada pelas ruas, então isso é muito comum, eu lembro quando eu fui para o Brasil às vezes eu andava na rua eu pensava em alguém e falava sorry a pessoa me olhava assim, tipo, esse moleque é retardado, não, é que você se acostuma, aqui sorry, normalmente quando a gente aprende nas escolas no, bra no Brasil de inglês, é só para pedir desculpa, né, só que aqui sorry serve para qualquer coisa, para você pedir desculpa, serve para você entrar numa conversa, para você sair de uma conversa, serve para você pedir licença, então é muito utilizado e você vai escutar muito pelas ruas aqui, tá bom? E uh, o volante dos carros fica na mão inglesa, né, então é o contrário do que a gente tem no Brasil. E você tem que tomar muito cuidado para não ser atropelado quando você chega aqui, porque às vezes você vai atravessar a rua, você olha para um lado, só que o carro está vindo do outro, tá? Então sempre no chão tá, tem até escrito para o lado que você deve olhar, porque eles já têm um cuidado com isso, porque são poucos países, né, que, tem a, a, que usam a mão inglesa, então isso não é só os brasileiros que passam, os outros turistas também. Tá, o posto de gasolina aqui é você mesmo que abastece o carro, você mesmo que, que quando para o teu carro ali, vai no posto, pega a, a... nem sei o nome daquilo coloca ali, coloca a tua gasolina depois você entra ali e paga, mas não tem frentista, tá? E Agora a gente vai falar ali dos diferenciais da seda, vou, vou começar a falar um pouco dos diferenciais da escola para vocês, para a gente encerrar isso aí, é mais uma, uma partezinha que pode cair na prova de vocês, tá? Então, mais uma vez, papel e caneta, só vou refrescar mais uma vez minha garganta aqui, a gente já está com uma hora e quinze, mais quinze minutinhos aqui, a gente encerra, vou ler mais algumas perguntas ali, tá bom? Bom, vamos lá, sobre as bolsas 100%, o Osmar tá perguntando ali, no chat falou que chegou a atrasar, tudo bem Osmar, a live também vai ficar salva, mas eu posso falar, cara, vão ser 10 bolsas, tá, pra concorrer às 10 bolsas, vocês vão precisar participar das 4 provas, tá bom, então, tem que fazer as quatro provas, não pode perder nenhuma delas, vocês, você não tem prazo pra fazer a prova ali assim, tipo, você tem que fazer naquele horário, tipo, sei lá, você não, tem, você não vai abrir a prova, vai ter um countdown ali, tipo, cara, você tem... É, so, so, só um minutinho, pessoal. É, você tem... É, so, só um minutinho, meu celular começou a tocar, e é uma coisa que eu tô esperando, é, tô pedindo, só pedir pro pessoal atender aqui para mim. Bom, enfim, vamos voltar aqui. É, você tem... É, calma aí... Calma aí... É, você tem o desculpa pessoal acabou desconectando aqui conectando no meu fone então vamos lá é... deixa eu voltar para a pergunta você vai ter ali as provas tá as quatro provas e nessas quatro provas tá você vai precisar é... fazer elas dentro do prazo dentro do período e você não vai ter um cronômetro ali contando, falando assim, você tem 10 minutos para responder essa questão, você tem 20 minutos para responder essa questão. Não, tá? Você vai precisar, é... como eu posso te dizer, fazer dentro do, do, do prazo, que é um dia, se não me engano, você vai ter do dia 24 até o dia 25, e acabou. Tá? ou do dia 1 um ou dia 2, e aí depois disso acabou. Se você perder a prova nesse período daí, aí sim, aí acabou, aí você perdeu a prova é, de vez. Então você, você cumpre ali as quatro provas que você precisa tá, fazer, e tá tudo certo, aí você já vai estar tá concorrendo ao sorteio das 10 bolsas integrais. O sorteio a gente vai fazer ao vivo, então tipo vai ser algo que a gente vai fazer é, junto com vocês, que vocês vão poder uh, acompanhar. Tá, provavelmente ou vai ser ao vivo aqui no YouTube Ou talvez no Instagram da Seda Mas esse sorteio vai ser algo ali que vocês vão poder acompanhar E ver ali a veracidade do, do sorteio Então podem ficar tranquilos é, quanto a isso Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui uh... As bolsas parciais também tem uma data específica? Lívia, as bolsas parciais elas vão abrir, tá, se não me engano, no dia 5 de maio Uh, e, cara, é, vai funcionar assim, são 190 bolsas, então vocês vão ter que correr. Quem tiver interesse provavelmente já vai receber o link para fazer a inscrição, tá? Não vai, não, provavelmente não vai dar muito para pensar. Você vai pagar ali a taxa de matrícula da inscrição e tá participando e, e já aí é, provavelmente isso vai ser encaminhado para o consultor entrar com você, finalizar contrato, essas coisas, tá? Mas vai ser de acordo ali com a 190 que a gente tem disponíveis, tá bom? Uh, se por acaso eu ganhar o desconto da bolsa, qual o prazo para entrar na SEDA. Uh, eu, eu já comentei sobre isso, Helena, mas é basicamente até 2023, tá? Até ali mais ou menos final de 2023, o embarque das bolsas. Caso tenha um problema por conta da pandemia, a gente pode sim estender esse prazo, tá bom? Uh, deixa eu ver, o que mais? Consigo trabalhar durante todos os meses do curso da SEDA Dream? Ou tem tempo limitado para trabalhar? Thaís, você tem a permissão de trabalho. Então, a partir do momento que você chegou no país, tirou o seu visto, está regularizada, tá? Você. Desculpa, pessoal. Você pode é, começar a procurar emprego. Você pode trabalhar. A única limitação que você tem é estudante de inglês aqui, com visto de estudante, pode trabalhar 20 horas semanais durante grande parte do período, 40 horas semanais entre maio a setembro e entre 15 de dezembro a 15 de janeiro, tá bom? Uh, tirando isso. Uh, você, você não, por exemplo Dentro da lei você tem que fazer Essas 20 horas semanais E 40 horas semanais de maio a setembro Entre 15 de dezembro a 15 de janeiro Mas, uh, além disso, não Você não pode trabalhar mais horas uh, Ou você não pode trabalhar se você não estiver fazendo Um programa de estudo e trabalho que, são, que é um programa mínimo de 6 meses Tá bom? Mas, respondendo a sua pergunta, basicamente sim Se você vem para seis meses e tem o visto, você pode trabalhar tranquilamente Tá? Tem algum, algum bairro específico que é mais perigoso de morar? Ah, Joyce, tem. Vou ser bem sério com você. Tipo, tem algumas regiões que eu aconselho os alunos a evitar. Por exemplo, Finglands, que é em d tem, tem algumas Tem algumas regiõezinhas ali que são mais perigosas, sim. A gente dá essas dicas quando vocês chegarem aqui. A gente fala isso pra vocês, tá? A gente, a gente informa. É que é difícil falar pra você nome, o nome dos bairros de cabeça aqui. Tá? Mapear isso pra você. Mas tem alguns bairros, sim, que você deve evitar tá? Que eu, eu, pelo menos, aconselho a evitar. Tem muita gente que gosta de ir arriscar ir por conta do preço do aluguel, que é mais baixo, e, tipo, vive há muitos anos e não, nunca teve problema, porque isso daí também é, é muito, eu costumo dizer que entrega é uma experiência singular, né? Uh, uh, uh, ela nunca se repete, tipo, a minha experiência vai ser totalmente diferente da experiência da pessoa que tá comigo e, e vice-versa, por mais que a gente esteja junto 100% do tempo. Uh, mas, assim, eu, eu, Danilo, tem alguns lugares, assim, que eu costumo é, aconselhar os alunos a evitarem, Tá? Uh, deixa eu ver... A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, Helena. Vou deixar aqui sim, tá? Você pode dirigir, Tainara, com a PID. Essa pergunta é legal, essa curiosidade é legal. Entra até ali que a gente falou curiosidade sobre Dublin. A PID, ela permite que você dirija aqui na Irlanda por até 12 meses, tá? Depois de 12 meses, aí você tem que aplicar para tirar a drive license daqui. Tem que tirar a carteira de motorista da Irlanda, tá bom? Uh, é isso... Deixa eu ver o que mais. As bolsas parciais são de até quantos por cento? Tá, Lara, as bolsas parciais vão até, de até 50%, tá? Até metade ali, até 50% as bolsas parciais, tá bom? Uh, eu faço em 2023, qual seria o prazo máximo para ganhar a bolsa? E usar de, ou só dá para usar depois? Cara, é, Maria, se você só faz 18 de 2023, eu não te aconselho a participar do programa, tá? Você tem que ter mais de 18 anos pra se inscrever. Então, acho que esse, esse, essa edição do Cidadrin, ela não é pra você nesse momento, tá? Fica de olho nas próximas, porque 2023 eu acredito que você não consiga aproveitar ali uh, as bolsas, tá bom? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma... Está nevando no meu bairro. Está tá nevando para André? e tá só aqui pra mim, cara, pra você ver como essa ilha aqui é doido. Tá, vamos lá. Eu vou continuar... Aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? que a gente já tá chegando ao fim. Vou falar um pouco os diferenciais da seda. Então, papel e caneta, porque vocês vão precisar. Isso aqui talvez caia na prova de vocês, tá? Só uma dica. Então, vamos lá. Cara, todo aluno da Seda College, quando ele vem para cá, a gente entende que o inglês para muitas pessoas é um desafio. Foi um desafio para mim, é um desafio para mim. Não sou um cara que gosta de idiomas, eu não sou um cara que gosta de estudar idiomas, mas como eu falei lá no começo, cara, é primordial você ter o inglês hoje, é um baita de um diferencial você ter o inglês hoje, tá? Uh, então, foi como isso que eu aprendi e tudo mais, estudei, mas a SEDA ela me ajudou muito. Por quê? Porque além da, do inglês dentro de sala de aula, você tem outras formas de aprender o idioma dentro da escola. Então, você tem as suas aulas normais ali e você tem atividades extra-classe. A SEDA, ela é a única escola na Irlanda que ela oferece para os alunos mais de 60 horas de atividade extra-classe Todos os meses, então todo mês o aluno da seda, após o horário de aula, no final da aula da tarde, a última aula da tarde, você pode ficar dentro da escola, você pode voltar para a escola se você estudar de manhã, para fazer um curso é, de reforço, você pode fazer aula de yoga, teve aula de yoga, aula de pilates, tem campeonato de videogame, então isso daí cria uma interação para que você faça amizade com outros alunos, tem Uh, passeios, então, final de semana a gente tem trabalhos voluntários, onde a gente tem uma parceria com a prefeitura da cidade, os alunos da seda vai à casa de um idoso para pintar a casa, é, capinar, fazer um serviço ali que aquele idoso ele já não pode fazer. Então, a gente presta esse serviço comunitário para a sociedade aqui. A gente tem essa parceria com, com o Serve the City, que é da prefeitura de Dublin. tá A gente tem aula de preparação para currículo, a gente tem aula preparação de, de, de entrevista de trabalho, a gente tem o CEDA Jobs Club, tá? o Seda Jobs Club uma vez por mês vem uma recrutadora na escola, uma recrutadora que contrata normalmente estudantes né para tipos de trabalho como limpeza, restaurante, etc. E aí os alunos eles já aplicam ali mesmo, deixam o seu currículo, e muitos acabam sendo chamados, então desde quando saiu o CEDA Jobs Club, quando estava tudo aberto, acho que três ou quatro meses ali, a gente teve quase 100 alunos empregados tá então e, e esses empregos tá são empregos remunerados são empregos que você de fato vai trabalhar não são trabalhos na, na área tipo é, tecnologia etc mas são funções né que normalmente são empregos que você já procura aqui normalmente que você vai procurar em bar em restaurante pub essas coisas tá uh, você tem os grupos de estudo para se preparar para os exames você tem curso de barista você tem trabalho, os trabalhos voluntários, como eu, eu comentei, né? Você tem, Às vezes a gente tem, tem os passeios de final de semana, então, para conhecer o ponto turístico da Irlanda, como os clips, tá? Uh, então, tem diversos tipos de atividades que fogem daquele modo de ensino tradicional. Então, imagina você fazendo uma aula de yoga, só que com o professor dando essa aula em inglês, né? Uh, isso daí ajuda muito, a gente teve aula de teatro, aula de leitura, o clube da leitura, onde você senta numa mesa e cada um vai lendo um trecho de um livro, né, e tem uma professora ali para corrigir a forma como você lê em voz alta, isso ajuda muito você a melhorar o seu speaking, ajuda muito você a, a, a melhorar a, a tua leitura, a tua redação. Tá? então a seda ela disponibiliza isso para o aluno, não tem custo, tá, isso daí tá incluso, para todos os alunos da seda isso daí vai incluso, tá bom, e é mensal, todo mês, todos os alunos, eles têm essas atividades, tá, Tá incluso nos pacotes. Então, atividade de serviço voluntário, isso aqui é uma foto bem legal, eu já fiz esse serviço uma vez, todo Natal, a gente tem uma parceria com um asilo de uns velhinhos, e a gente separa os alunos, eles levam uma doação, a gente seleciona alguns alunos, todos esses aqui são alunos da, da seda, todos eles são alunos da, da escola, tá, Uh, esse aqui eu não tô, esse aqui eu não tô Mas assim, a gente vai entregar presentes Então essas pessoas normalmente são pessoas que precisam de um carinho, de um afeto São pessoas que a família, por algum motivo, deixou ali E no Natal, todo Natal a gente vai lá, faz um coral, canta pra eles Entrega os presentes, eles ficam muito felizes Eu adoro, tipo, fazer... Esse é um dos meus favoritos, tá? E a gente sempre presta esse serviço aí uh, E a gente leva os alunos pra ter esse contato, né? Pra ter essa imersão, uh, essa experiência junto com... Com, com, com a cidade, com a cultura, com as pessoas do país, tá? Uh, programa de estágio exclusivo. Isso aqui já diferencia um pouquinho, né? Do Ceda Jobs Club. O Jobs Club ele é uma preparação para o mercado de trabalho, para te jogar no mercado de trabalho. Não significa que a gente vai arrumar um emprego para você, mas a gente vai te ensinar os caminhos e é dali é com você. Tá? o programa de estágio ele é quase a mesma coisa só que assim os estágios na Irlanda eles não são remunerados a diferença é o programa de estágio permite que você aplique para trabalhar numa área tá que talvez seja a sua área de é, formação então uma área de formação uma área de experiência vai depender algumas áreas por exemplo advogado é, talvez até você consiga um estágio num escritório de advocacia mas você não vai conseguir fazer algo muito é a fundo naquilo né? porque as leis de direito daqui são diferentes das leis de direito do Brasil. Então, medicina é a mesma coisa. Algumas áreas, pelo currículo ser muito específico e mudar de um país para o outro, não tem como. Mas, por exemplo, TI, contabilidade, engenharia, né? marketing, administração, vendas. Cara, tem muito, muito, muito muitas áreas tá? que você pode aplicar para fazer o programa de estágio. Agora, você não tem, você ainda não tem informação, você chegou aqui e preferiu é deixar para fazer a faculdade depois ainda não tem uma formação, pode aplicar para o programa de estágio? Você pode, tá? Você pode aplicar para trabalhar num hotel, você pode aplicar para trabalhar num restaurante, é bom, porque ao final disso você recebe uma carta de recomendação que você vai poder usar, tá? Para talvez conseguir um emprego definitivo na tua área. Ou e colocar no teu currículo ali que você teve uma experiência internacional, tá? Isso pesa muito, conta muito no currículo. Uh, melhor custo-benefício de Dublin, eu acho que isso né, daí não preciso falar, né, quando a gente coloca na, na ponta do lápis tudo isso que eu falei, na hora que você coloca valor e preço, você começa a ver que o custo-benefício da CDL é muito bom, porque é aquilo que eu falo, às vezes você vai fazer uma economia de 100, 200 euros, que cara, são 100, 200 euros que você tá deixando ali, de que você vai ganhar numa semana de trabalho, depois que você aplicou no da Jobs Club e conseguiu um emprego, talvez, entendeu? Então, assim, custo-benefício, eu acho que é um dos melhores custos-benefícios de Dublin, sim, tá? Para isso daqui, a gente tem uma estrutura, uma estrutura completa, hoje são aproximadamente entre 26 a 28 salas de aula, tá? A gente tem um, um, um prédio ali que comporta aproximadamente 800 alunos, uh, um staff uh, com um suporte de mais de 10 idiomas diferentes para o aluno, tá? São três andares, uh, a gente, eu coloquei de 26 a 28 salas, tá, pessoal? Porque quatro dessas salas aí a gente está usando agora pra, por conta do Covid para... É, Funcionar e tudo mais, para aumentar espaço também para os alunos, tá bom? E a seda fica localizada bem no coração da cidade. Então, cara, aqui você tem tudo. Aproximadamente, você, você saiu da seda, você tem tudo, você tem mercado, você tem banco, você tem tudo que você possa imaginar do seu ladinho ali, fica perto dos principais pontos turísticos, como os parques, tá? E uh, como os parques, o tempo Bar e tudo mais, são lugares que praticamente você vai uh, fazer questão de ir quando você estiver aqui no país, tá bom? Uh, é isso, um ambiente multicultural e a gente tem escritórios próprios. Então, o aluno da Seda ele não fica desamparado, tá? A gente tem escritórios próprios no Brasil e no mundo, tá? Então a gente tem escritório hoje aí no Brasil, que agora ele fica ali na Paulista, tá? Uh, fica próximo da. Acho que é na, na Alameda Santos, agora a gente tem um escritório, tá? Uh, a gente tem escritório em Sorocaba e a gente tem diversos outros franqueados, mini franqueados espalhados pelo Brasil, tá? então esse suporte local o, o nosso aluno ele tem, quando ele chega aqui na Irlanda ele tem o mesmo tipo de atendimento como se ele estivesse tendo no Brasil, a mesma coisa acontece com os alunos do México, do Panamá, do Chile, da Costa Rica, então a gente tem escritórios em todos esses países, na Ásia, tá? Japão, uh, China, Taiwan, Malásia, uh, Europa, a gente tem escritórios uh, todo, em todo lugar ao redor do mundo. E é isso daí, vamos lá. Perguntas, curiosidades, isso aí eu já estou fazendo ali junto com vocês, mais ou menos. Uh, vamos lá, vou ler mais algumas perguntas no chat pra, com vocês aqui, mas a apresentação é isso, galera. A gente terminou aqui a nossa apresentação. Deixa eu ver se vocês têm mais algumas perguntas. Uh, as 10 bolsas do cidadão são de 8 meses? Não, são 10 bolsas. Não, desculpa, desculpa. As 10 bolsas de. As 10 bolsas integrais são para 8 meses, tá? Então. Tá dividido, no vídeo explicativo, tem, mas está dividido, se eu não me engano, em 5 para os níveis básicos, três para os níveis de intermediários e duas para os níveis avançados. Tá? Uh, as outras 190 bolsas elas vão ser divididas entre quatro semanas, oito semana, quatro semanas, 12 semanas e, 24, e 25 semanas, 23 semanas, né? Que é o curso de seis meses, o curso de estudo de trabalho. Daí, na hora que abrir as inscrições, você vai pegar a sua nota e você decide qual, para qual desses programas você quer aplicar tá bom? É, Helena, acho que deu para responder a tua pergunta, tá? Uh... Deixa eu ver... Tá, uh, vamos lá, Tassiana, essa aqui é a Tassiana, é... Tassiana comentou, é legal, no regulamento está dizendo que são no mínimo seis meses, mas você comentou oito meses no começo da live, qual é o correto? Então, Tassiana, seis meses é o curso, tá? É porque quando você vem fazer um curso de seis meses na Irlanda, você tem direito a ficar mais dois meses de férias no país, e isso soma oito meses. O curso, ele não é oito meses, são seis meses de curso, dois meses de férias. Os dois meses de férias, ele é concedido pelo governo ao aluno, não é concedido pela seda ao aluno, tá? Por isso que ele não entra no regulamento, o regulamento ele vai contar os seis meses de aula, tá bom? Uh, sim, a seda possui um mix de nacionalidade, tá, Olana? Hoje a gente tem diversos alunos, como eu te falei, de diversos lugares do mundo, tá uh, Cara, é difícil te falar o, o mix dentro da sala de aula, porque isso vai depender do nível do teste de nivelamento do aluno. Então, os alunos aluno chegar aqui, 30 dias antes do embarque dele, ele recebe um teste. Tanto você, quanto o mexicano, quanto o... o, o é, o panamenho o costa-riquenho, e aí vocês vão fazer esse teste. Quando vocês chegam aqui, o nosso acadêmico ele vai analisar a nota e ele vai montar as salas, tá? Mas normalmente hoje a gente tem o então, de 5, 7 alunos, 4, depende, depende do nível também. Às vezes tem níveis muito baixos onde você tem mais brasileiros, tá? Do que nos, do que nos níveis mais altos, uh, e vice-versa, vai depender muito do nível do aluno. É difícil para vocês, é difícil te falar a segmentação exata disso porque é, depende de muitas variantes. Tá? A gente vai sempre se preocupar com o seu nível de inglês em si Então assim, tá qual é o nível de inglês da Lana O nível de inglês da Lana é esse? A gente tem que colocar ela para estudar nisso A gente não pode te colocar no nível a mais ou a menos Por conta tipo, de quem vai estar tá dentro da sua sala A gente tem que colocar você no nível certo Para que você tenha o crescimento correto tá? uh, Deixa eu ver o que mais É isso aí, é isso aí que o Cleiton respondeu ali Tá, uh, obrigado, obrigado, muito bom, obrigado pelo esclarecimento. Galera, acho que é isso. Alguém mais tem alguma dúvida ali? Como será o pagamento das bolsas semi-integrais? Uh, vai abrir o link ali com a tua nota, depois vai ser o resultado da tua nota, vai receber o um link para pagar a taxa de matrícula, tá? E aí você vai poder parcelar ali o, teu, o, teu, o resto da, da tua bolsa, o valor, o valor restante que você precisar pagar, você vai poder parcelar ali em até 18 vezes no boleto ou 12 vezes no cartão de crédito, tá? Então você pode ficar tranquila quanto a isso. Como eu te falei, pelo lado da gente ter é, a empresa no Brasil, tem como a gente fazer esse, esse meio de parcelamento. Você também pode pagar direto para a escola, não tem problema, tá? É, enfim. Vai muito ali do que você desejar na hora, mas a gente é super flexível quanto a isso. Tá bom? Uh, deixa eu ver aqui. É isso. Parabéns, Danilo, pelas informações. Parabéns, Cê da Código, por você ter tá... é Obrigado, Paula. Obrigado por ter acompanhado até o fim também. Uh, que legal. A bol... Vou pegar essa última aqui da Isabela. A bolsa de 100% entra para o curso de quatro semanas ou quem ganha escolhe... Uh, qual duração que é. Então, Isabela, na verdade, a Bolsa Integral ela é pro curso de, de estudo. Programa de estudo uh, programa de estudo e trabalho. Eu acredito que talvez você consiga se assim, negociar isso com o pessoal, não tem problema, mas é melhor fazer isso. Eu vou mandar isso ali pro pessoal do, do suporte do Cedrin tá? Do info do Cedrin, porque essa pergunta é nova, ninguém tinha feito. Mas eu acredito que não tenha problema. Se você quiser ficar quatro semanas, usar sua bolsa por um curso de quatro semanas, uh, não tenha problema nenhum, tá bom? Uh, Osmar, sobre o valor do curso normal hoje, cara, vai depender muito, porque é o valor do euro baseado no câmbio, né? Então o câmbio ele varia todos os dias. No regulamento do site, vocês estão vendo o link ali das inscrições, né? Bértica do Shape No regulamento, a, a última página do regulamento tem uma tabela com todos os valores, tá? Dá uma olhadinha ali, acho que fica mais fácil, tá bom? Uh, bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Uh, deixa aqui dicas, plataformas para precisar sobre Dublin. Boa, vou, vou fazer isso que a Helena pediu, que eu acho que é legal. essa vai ser meu presente de despedida aqui com vocês. É, hoje, uh, o que eu aconselharia você fazer? Para Dublin, para a Irlanda, cara, tem muita informação no Google. aqui no aqui, Eu tenho o meu canal aqui no YouTube, que eu tenho vários vídeos onde eu falo disso. Tem vários... É, Pessoas no Instagram, tem muita influência no Instagram que fala de Irlanda, onde tem muita informação, então acho que o Instagram também é uma fonte bem rica pra você consumir, tá? Sobre o próprio, assim, sobre a Seda College, cara, eu acho que o melhor lugar pra você estudar sobre a Seda pra fazer a prova é o canal do YouTube, aquele vídeo institucional que eu coloquei no começo pra vocês, tá? Eu acho que, cara, ele assim, é super rico, tem muita informação ali do que, que pode cair na prova e que vocês deveriam estudar pelo aquele vídeo, mas o canal do YouTube na Seda tem também. O blog da Seda no site... Tem muita informação que vocês podem usar para a prova, tá? Que vocês também podem usar para a prova. Uh, e de Irlanda em si, eu acho que, cara, tem muitos blogs. Então, assim, tem, tem muitos blogs famosos aí que vocês podem usar, tipo o dublin não sei, tá? Para pesquisar informações sobre a Irlanda em si, tá? Para conhecer mais sobre a Irlanda. Mas é, eu acho que se eu fosse recomendar para vocês estudarem alguma coisa, é, é isso. Eu, eu, falei, eu, eu faria isso, estudaria ali pela, pelo blog da Seda, tem muita informação sobre o país e sobre a escola, e sobre a Seda em específico, as redes sociais, no Instagram, tem muita informação, e também o canal do YouTube, principalmente aquele vídeo que eu coloquei no começo aqui para vocês. É isso que eu posso falar, tá bom? Uh, acho que é isso. Galera, eu queria agradecer muito a vocês por terem é, ficado aqui comigo. Tá, eu queria agradecer, fiquei, fiquei muito feliz. O que eu queria pedir muito é, se vocês puderem se inscrever no canal, vai me ajudar bastante aí. Espero que vocês tenham gostado também da live. Uh, e é isso, desejo muito boa sorte para vocês no, no Ceda Dream, nas inscrições. Para quem não se inscreveu ainda, o comentário ali, pinado, é o link de inscrição. Tá? Eu acho que, que vale a pena, é uma oportunidade legal. Né? são 97 reais. Você ainda ganha acesso à nossa plataforma uh, online, que é o Cida College Online. Se você já é assinando o Cida College Online, esses três meses aí vão ser adicionados à sua à sua à sua inscrição. Então, depois que vencer o seu o seu plano atual, esses três meses vão contar para você ali como um bônus, tá? Uh... É uma forma de vocês começarem a estudar, eu acho isso bacana. E, cara, eu quero muito poder ter a oportunidade de receber é, os 200 de vocês que vão embarcar nessa aí em breve aqui, pegar, apertar a mão de vocês, nessa né, sair, tomar uma cerveja, conversar, ver vocês ali é, realizando esse sonho aí, que foi um sonho que eu tive há uns anos atrás e pude realizar. E hoje a CEDA, ela está proporcionando essa oportunidade para que vocês possam fazer de novo. O intercâmbio é uma experiência muito bacana, é uma experiência que muda vidas e que vai... É... Eu tenho certeza que vai, mudou a minha vida e vai mudar a vida de vocês também. Tá bom? Estourou um pouquinho até o prazo que eu falei pra vocês. Muito obrigado. Vou deixar uma caixinha de pergunta lá no Instagram da Seda. Se vocês quiserem fazer perguntas que não foram respondidas lá, depois eu respondo pra vocês no Instagram. Tá? Pra quem não me segue no Instagram e quiser me seguir, também me segue lá. E é isso aí. Um beijo, um abraço e a gente se vê. Boa sorte na prova e vamos que vamos. Boa sorte, pessoal. Tchau, tchau. E muito obrigado por terem ficado comigo até aqui.